Bom dia a todos, bom dia a todas. Meu nome é Walter Pomar, sou diretor da Fundação Perseu Abramo. Bom dia ao Celso Amorim, nosso convidado. Bom dia ao Lindberg, que também é diretor da Fundação Perseu Abramo, responsável pelo setor da Fundação que está promovendo esse curso. Essa aqui é a segunda aula do curso O Mundo em que Vivemos. Esse curso é oferecido pela Fundação Perseu Abramo, o curso tem dois módulos. O módulo 1 um, intitula-se A Nova Guerra Fria e Quente, Estados Unidos e China. E o módulo 2 intitula-se O Império contra a Nuestra América, Balanço e Perspectivas. A primeira aula do módulo 1, um, do módulo A Nova Guerra Fria e Quente, foi na segunda-feira passada e contou com a participação do professor da UFRJ, José Luiz Fiori. José Luiz Fiore tratou, nessa aula, do conflito mundial atual visto em perspectiva histórica. A aula está disponível para quem quiser ver ou rever na plataforma YouTube do canal da Fundação Perseu Abramo. Hoje é a segunda aula do módulo 1. Nós contamos com a participação do Celso Amorim. Celso Amorim é diplomata de carreira desde os anos 60. Foi professor universitário, dirigiu a Embra Filme tem diversas passagens muito interessantes em sua vida, entre as quais a militância no movimento estudantil. Mas, certamente, para a maioria de nós, ele é lembrado por ter sido ministro das Relações Exteriores do Brasil durante os oito anos do governo Lula e também por sua passagem no Ministério da Defesa do governo da presidenta Dilma Rousseff. A encomenda que fizemos a ele, que ele gentilmente aceitou, foi de falar, nesse nosso curso, sobre o mundo atual e seus conflitos a partir do ponto de vista do Brasil. O modus operandi aqui será o mesmo da aula do professor José Luiz Fiore, a saber. O Celso Amorim fará uma palestra a partir de uma sala Zoom, onde estamos, ele, eu, o Lindbergh e a equipe da Fundação, a partir dessa sala Zoom, a palestra dele é transmitida pelo webinar, pelo YouTube. As pessoas que quiserem fazer perguntas devem fazê-las no chat do webinar ou do YouTube. Eu vou acompanhar a aula do professor e amigo Celso Amorim e também ficarei acompanhando o chat dessas duas plataformas. Quando o Celso Amorim terminar a exposição, eu vou imediatamente transmitir a ele e a todos, as perguntas feitas, só que agrupando-as, consolidando-as. Portanto, não haverá perguntas individuais, porque são centenas de pessoas assistindo. O que eu vou é consolidar as questões mais frequentes que tenham aparecido no chat. Ele fala, fará uma palestra, o Celso Amorim fará uma palestra inicial de 30 a 60 minutos, a critério dele, e depois responderá as perguntas e encerramos. Um alerta nós temos uma limitação técnica, né? é, que eu não sei se foi resolvida ou não, com a bateria do telefone celular, a partir da qual o Celso Amorim fará a sua palestra. Portanto, aproveitem muito a palestra, porque nós não temos absoluta certeza de que será possível, por conta desse problema da bateria, a segunda parte, a parte da resposta às questões. Sem mais, eu passo então a palavra ao Celso Amorim. Muito obrigado, Walter, muito obrigado, prazer estar aqui com você, com o Lindenberg e também com todo o público interessado nesse curso tão importante. Eu também pude ver uma parte, infelizmente não pude ver toda, da, da aula muito competente do José Luiz Sciori, porque eu tenho grande admiração, grande historiador. E eu me situo aqui numa situação, como você, aliás, assinalou no próprio no próprio enunciado um pouco diferente dizer, eu não sou um historiador embora eu tenha também sido professor minha atividade principal é mais ligada à própria à, à, à, enfim a minha atividade vou fazer pleonástico é a própria atividade a própria ação vamos dizer assim diplomática e política e, e quando você diz o ponto de vista do Brasil, eu vou dar o ponto de vista de um diplomata de carreira, que acompanhou a política externa durante 50 anos, um pouco mais. Você assinalou, inclusive, que eu entrei nos anos, nos anos 60. Eu quero só fazer, sempre que eu chamo a atenção para esse ponto, que eu entrei, entrei para o Rio Branco, fiz o exames final de 62, início de 63, entrei em 63, sob a égide da política externa independente e me formei infelizmente sobre a égide das das afinidades ideológicas, e da, enfim. Então, isso foi para mim um trauma de vida e eu não vou discorrer sobre isso, mas só para também mencionar um ponto que você mencionou na conversa anterior, e que teve grande influência na minha formação, é que eu passei os primeiros anos de diplomata meio que pensando em sair então, isso fiz cursos, né? E o Itamaraty, naquela época, era generoso, diferente do de hoje, mesmo sendo governo de direita, patrocinou meu curso e eu estudei na London School of Economics, entre outros, com meu supervisor, Ralph Miliband, né? que é um, um realmente um grande. Então, faço essa referência porque acho que ela é importante, não por mim, mas eu digo para as pessoas saberem. Escreveu muitas obras, mas eu destacaria, sobretudo, O Estado na Sociedade Capitalista, que é absolutamente uma grande obra, uma, uma fusão. De uma visão conceitual mais marxista, ele era marxista, mas mais próxima também do empirismo inglês. Bom, isso aí só para falar um pouquinho, e aí eu vou tratar do tema diretamente: China, Estados Unidos e Guerra Fria ou Guerra Quente, ponto de vista do Brasil. Eu vou come começar, porque talvez seja um pouco excessivamente didático, se nós tivéssemos numa, numa mesa menor, talvez falasse de outra maneira. Mas, levando em conta que há um público amplo, que nem todos estão familiarizados com muitos aspectos das relações internacionais, eu vou começar de uma maneira também didática, né? tentando evitar, até porque não é meu forte, muitos nomes e datas e números, mas com uma ideia geral. E, para começar dessa forma, eu vou começar, primeiro, digamos, situar como foi a relação do Brasil com a China em tempos recentes. Não, o Brasil reconheceu, acho que a China, como um país na época do Comitanga, isso é uma coisa muito distante, não vou entrar nada disso, não sei se o Fiore abordou por aí, mas eu não vou entrar nisso. Mas em tempos recentes, digamos, relativamente recentes, depois da... É, você sabe que você vai ficando mais velho, o conceito de recente vai mudando, o meu é quase que centenário. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, é, o Brasil, é, claramente... É, entrou na na faixa da Guerra Fria, não reconheceu a revolução, não reconheceu o regime que saiu da revolução chinesa e manteve relações com a China a chamada China nacionalista do é, do Chiang Kai-shek até a, até meados do governo Gais. mas aí já é uma coisa importante para sinalar, houve tentativas, né? o próprio Jango estava na China na época é, do, do, do, do, da renúncia do Jânio Quadros, é, já no governo parlamentarista e no governo João Goulart, já presidencial, houve uma missão chinesa no Brasil que, teve, é, que foi extremamente hostilizada e violentada, até de certa, objeto de violência pelo, pelo governo militar, e o Brasil meio que se afastou, ficou com a sua relação com a chamada China nacionalista, Taiwan, né? e assim permaneceu até praticamente início do, do, dos anos primeiro metade dos anos 70. Houve algumas tentativas na área comercial. Eu me lembro, ainda governo Médici, eu era diplomata, jovem diplomata em Londres, né? passava a vergonha de ser diplomata no Brasil naqueles momentos trágicos, mas, curiosamente, isso é uma outra questão, mas eu só deixo parênteses, tinha muita vergonha do Brasil, mas talvez não tanto da política externa. Era mais uma vergonha do que se passava internamente no Brasil, vocês todos conhecem muito bem, não vou me estender sobre isso. Mas já naquela época, eu me lembro de umas tentativas de vender café solúvel para a China. A China ainda estava é, é, passando pela Revolução Cultural, mas as pessoas já pensavam do tipo: imagine se cada chinês tomar uma xícara de café, vai, o Brasil vai vender. Então, houve aquelas tentativas, café cacique, se eu não me engano, eram só na, na parte comercial. Mas eu assinalo uma coisa interessante, e aí é muito importante assinalar porque isso tem a ver com a política externa brasileira, a ditadura não foi uma coisa única. Claro que ela foi terrível, sob muitos aspectos, mas ela teve várias oscilações. E, em matéria de política externa, eu diria até que o Brasil teve tentativas lá com enfim, com Costa Silva, com alguns aspectos, e depois com o Geisel, de reencontrar, salvo, digamos, a obsessão em relação a Cuba, que foi mantida de maneira muito estrita até a democratização, é, o Brasil tentou reencontrar aquele caminho de uma certa. De, de olhar o mundo de uma forma mais multipolar, vamos dizer assim, a van né? porque na época não se falava nisso. E o, o, o, o governo Geisel, talvez pela visão que o Geisel tinha mais estratégica, talvez, não sei se veio nem das Forças Armadas ou se veio mais do, da passagem dele pela pela Petrobras, mas ele via o mundo de uma maneira mais plural. né? E há três ou quatro fatos importantes do governo Geisel que. Tipo, eu não, eu não vou me estender sobre todos eles, obviamente, porque não é o caso, mas só mencionar, porque para entender o contexto em que as coisas se passam, né, elas não são casuais, né, elas não são pontuais. Então, o contexto é um contexto que o governo gás em vários momentos diferentes, não tô, que não vamos aqui fazer uma coisa rigorosa cronologicamente, mas em vários momentos diferentes, ele reconheceu o governo autodeclaradamente marxista é, do Movimento Popular de Libertação em Angola, né, que foi... O Brasil foi o primeiro país a reconhecer, isso nos rendeu trufos positivos com a África durante muitos anos, décadas. Ele autorizou o escritório da Organização de Libertação da Palestina no Brasil e, mais tarde, até rompeu o acordo militar com os Estados Unidos, por motivos bons e maus. Não vou aqui entrar nisso, porque isso já é uma outra situação. Mas, dentro desse contexto geral de buscar uma relação mais plural, é, isso é importante saber, até para quando a gente vê o governo atual e, digamos assim, a atipicidade, a anormalidade do governo atual num contexto mais amplo da política externa. Mas, enfim, um, de, um desses atos foi o reatamento de relações com a República Popular da China. É claro que isso não aconteceu à toa, isso aconteceu num contexto em que os Estados Unidos já vinham, já vinham se aproximando da China, a diplomacia do ping-pong, a visita... A visita do Kissinger, os encontros do Kissinger, o próprio Nixon, mas, de qualquer forma, o Brasil estabeleceu relações diplomáticas em 74, antes antes que os Estados Unidos o fizessem, porque havia complicações na própria relação de Taiwan. Taiwan tinha muitos lobbies, lá como aqui. Né? E o governo Geisel desconheceu essas pressões e estabeleceu relações diplomáticas. Portanto, bem antes dos Estados Unidos terem feito, porque os Estados Unidos só estabeleceram as relações em 79, formalmente. Claro que, no meio do tempo, houve muitas coisas, até visitas do Deng Xiaoping, outras uh, importantes visitas, mas uh, formalmente só em 79. E foi um gesto de independência, porque, na época, a preferência norte-americana era que todos seguissem estritamente, os seus aliados, seguissem estritamente o que eles preconizavam. Bem, eu assinalo isso porque. E depois, ainda no governo militar, o Figueiredo visitou a China. Também é uma coisa importante notar. Mas, mais importante, se nós já passamos, já para a época da democratização, eu diria que o primeiro marco importante na relação entre o Brasil e a China, na relação bilateral, ocorre no governo Sarney. Por acaso, eu participei disso também como um ator menor, mas foi o acordo espacial. Que o acordo para a construção de satélites sino-brasileiros eu Nessa época, eu trabalhava no Ministério da Ciência e Tecnologia com o ministro Renato Archer, um homem muito ligado à frente ampla, a primeira frente ampla, importante notar também uma coisa curiosa, e muito nacionalista, no bom sentido, não nacionalista, como eles dizem hoje, mas nacionalista, buscar um projeto de desenvolvimento nacional para o Brasil, teve ligado nos anos 50 lá, a a política nuclear, ao início de uma uma tentativa de ter uma política nuclear independente no Brasil. O, o, o, o, naquela época, então, numa visita que o Renato Archer faz à China, em 1986, são lançadas as bases de um acordo espacial Brasil-China. de é, Um acordo específico, não era um acordo só geral, ó, vamos cooperar na área de espaço, um acordo com um projeto. O projeto era o lançamento de... É, a produção e lançamento de satélites conjuntos. Isso não é satélites binacionais, isso não é pouca coisa, nem do ponto de vista científico-tecnológico, nem do ponto de vista geoestratégico, do ponto de vista geopolítico. Primeiro, porque, do ponto de vista tecnológico, eu dizia na época, eu acho que isso é verdade, continuou a ser verdade durante muitos anos, que era o maior projeto de cooperação sul-sul, como se falou depois, de cooperação entre países em desenvolvimento numa área de tecnologia avançada. Eu trabalhei lá três anos e meio no Ministério da Ciência e da Tecnologia, não nada semelhante com essa dimensão. Pode ter havido algum projeto, até nós tínhamos projetos em biotecnologia com a Argentina, enfim, tínhamos outras coisas com outros países do mundo, mas nada com essa dimensão do, era, era produção e lançamento de satélites. E, obviamente, com aplicação política, porque a área espacial é, é, é fundamental, tanto assim que na nossa Estratégia Nacional de Defesa temos três áreas que são, que são é, mencionadas, é, nuclear, a espacial e a cibernética. Então, por aí você vê a importância que tem a área espacial do ponto de vista também estratégico. Isso é um gesto de grande independência. Veja bem, estamos falando de governo Sarney, o primeiro governo depois da democratização. Então, veja como o Brasil se situava num plano diferente. A rigor, nessa época, a Guerra Fria, propriamente, não havia acabado. Não, formalmente, vamos dizer assim, não, a guerra, isso não é um assunto formal, mas a Guerra Fria continuava a existir, embora a China fosse dissidente da, da União Soviética, e de certa maneira talvez fosse mais fácil até fazer esse acordo com a China do que com a União Soviética. Mas embora a gente tenha feito também acordos com a União Soviética na época, não tinha com os Estados Unidos, com a Alemanha, etc. Então, quer dizer, eu só quero mostrar como já nessa época se dá. Eu acho que essa, eu não vou agora entrar em detalhe. Essa, essa boa relação, saliento isso, que foi um fato assim, notável, durante anos e anos vai marcar a relação, até hoje marca. Se você for procurar no site da China a relação com o Brasil, esse acordo é mencionado. Não sei se no site do Brasil como é que anda isso, porque eu não sei, eles andam mudando tudo, pode ser que tenham também. Apagado até a história, não sei. Mas, enfim, é, é, mas isso se mantém nos governos que se seguem. O governo Collor mantém uma relação muito boa. E no governo, já no governo Itamar Franco, né, eu também fui ministro das Relações Exteriores. No governo Itamar Franco, assinalo isso só por uma questão histórica e também porque eu acho que é interessante mostrar como as coisas se passaram. No governo Itamar Franco, o Zemim, que era o presidente da era o era recém, era secretário-geral recém-nomeado presidente da China, fez a sua primeira visita de Estado ao Brasil. A primeira visita de Estado do presidente da China, recém escolhido, foi feita ao Brasil. Claro que os chineses tinham uma visão muito clara do interesse estratégico nessa parceria com o país em de desenvolvimento. Ele, na verdade, ele foi aos Estados Unidos, mas para um encontro em Seattle, o é, um encontro em Seattle, que era uma reunião da APEC, essa Associação do Pacífico, né, é, da cooperação dos países do Pacífico, Ásia-Pacífico, foi uma reunião da APEC em Seattle. Parou no teve uma parada de aeroporto em Cuba, onde ele teve um encontro, mas não é uma visita de Estado e veio ao Brasil, onde ele fez a sua primeira visita de Estado em novembro de é, em novembro de É, 93. é, é algo especial. Uma distinção clara, e já, já o primeiro-ministro já tinha estado aqui, já tinha falado na parceria estratégica, mas ela se consolida com essa visita. Você sabe que eu, até hoje, agora procurando, eu não, eu não encontro uma boa pesquisa para os interessados onde é que está o documento da parceria estratégica é, é, é Brasil-China. Não sei, talvez ele esteja mencionado na, no comunicado conjunto, mas deve ter um documento específico e eu não encontrei. Também não tive tempo de pesquisar mais, muito, mas eu assinalo isso, porque, como há aí muita gente com vocação de pesquisador, e de, para assinalar. De qualquer maneira, no novembro de 93 eu acompanhei o Janzemim o tempo todo, foi uma coisa muito interessante para mim, porque, naquela época, os chanceleres acompanhavam. Obviamente, o Itamar o recebeu, foi tudo muito, muito positivo e muito, muito, muito interessante. Teve até uma coisa interessante, posso te falar. O Janzemim... Eu fiquei com o Janzemim... O Itamar sempre atrasava na chegada, nos almoços, e eu estava no eu estava com, com o João Zermin ali no grande, não, no grande hall do Itamaraty, que é um grande ali no, no terceiro andar, e nos, esperando o, o Itamar chegar. E me aproximei, me aproximei com ele da, enfim, da, da frente, né, do, do hotel. E havia uma manifestação, sabe de quem? Do PT todas as bandeiras vermelhas, com estrela. Eu cheguei para o José Mendes em sua homenagem, presidente. Ele riu muito, achou muita graça. Mas, enfim, assim foi a parceria estratégica, como ela mais ou menos nasceu. Teve uma participação importante, uma pessoa que depois, até mais tarde, se desentendeu um pouco comigo, mas foi nosso embaixador em Washington, Roberto Abdenu, que ele era embaixador na China. Vamos fazer justiça aí a quem participou. E isso foi feito. Agora, veja só, uh, outro dado interessante. Volta. O, o, o... Sabe quanto é que era o comércio Brasil-China nos dois sentidos em 93? Esse eu revi esse dado agora, eu tinha uma ideia, mas eu revi. Um bilhão de dólares nos dois sentidos. Ele aumentou por 100. É uma coisa extraordinária. Eu acho que não há uma, um, algo paralelo no mundo dentro do comércio significativo. Pode ser que um tenha aumentado de 0,1 para mil, sei lá, mas eu digo. É uma coisa impressionante. Ele aumentou de um bilhão nos dois sentidos. No, segundo, no ano seguinte, já tinha crescido muito, foi crescendo e crescendo. Eu não vou dar todos os dados de comércio, mas talvez antecipando um pouco, quando o governo Lula começa, e agora eu não tenho certeza se eram as nossas exportações ou o comércio bilateral, em 2002 acho que foi três, já depois saltou para cinco e foi exponencialmente crescendo. Mas é muito curioso esse número. Bem, então, isso é muito importante, é o um marco, né? a parceria estratégica. Ninguém sabia bem o que era parceria estratégica, para falar a verdade, nem os chineses. É, e não sei por que esse nome foi adotado, claramente. Mas é, é, talvez, veja bem, isso não era uma brincadeira, foi a primeira parceria estratégica com esse nome que a China assinou. Ele tinha uma relação muito especial com o Paquistão, até pelas rivalidades com a Índia, que existe hoje, mas a primeira parceria estratégica foi com o Brasil. Eu acho que eles tinham uma grande visão histórica e percebiam a importância. Diziam sempre, dizem até hoje, que era, eles diziam sempre uma frase, que os chineses gostam muito importante para quem estuda a China vê isso, eles gostam muito de, de ter frases que definam assim expressões. né Então, eles diziam que a parceria estratégica do Brasil era uma parceria entre o maior país desenvolvido em desenvolvimento perdão do hemisfério oriental e o maior país em desenvolvimento do hemisfério ocidental. Para eles, sempre tem que ter uma uma, uma definição desse tipo. Mas, seja como for, era algo que eles valorizavam, talvez consciente já da escassez de recursos naturais na própria China, da perspectiva de crescimento industrial e do que eles iriam precisar, mas para nós também era importante, era uma visão e isso se desenvolveu muito. Não vou entrar em todos os detalhes. O Fernando Henrique manteve, foi lá, visitou, recebeu visitas aqui, mas passando para o período mais recente, isso, essa parceria foi muito, muito desenvolvida no governo, nos governos Lula e Dilma, né? e grande, e desenvolvida não só com visitas bilaterais, crescimento econômico, né? aliás, para citar uma outra frase. Já lá de trás também, porque tem um assunto que depois eu vou tratar com mais profundidade, mas acho que é interessante. Quando eu, na época da parceria estratégica, eu visitei a China, ainda em 94, o um ministro exterior era o Chan Chichen, que era um, foi um pensador, depois ele foi, ele foi elevado ao Conselho de Estado e tal. E eu falava da questão do, do, do, do Conselho de Segurança e da ampliação, um assunto até que depois eu vou voltar, e ele. Ele fez uma alusão ao mapa do mundo e disse assim: você sabe aqui na China a gente diz que uma imagem vale mais do que mil palavras. Então, essa era, essa era também a visão deles em relação a esse tema lá atrás. Depois vou ver algumas nuances. Mas, enfim, Lula e Dilma aumentaram muitíssimo. Né? O, o, o comércio cresceu de forma. O, o comércio. Que, a, a, a, chegaram, as exportações brasileiras, que eu acho que chegaram assim, a 40 bilhões, mais ou menos, no final do governo. Lula chegaram a 60 é, e continuam crescendo. Então isso é algo muito interessante. Eu vou mencionar isso mais tarde quando for comparar com os Estados Unidos, é, é, mesmo que não. Então é, é um crescimento exponencial. É, é óbvio que digamos as nossas exportações, como todos sabem, principalmente de de, é, de produtos primários. Embora alguns tenham algum valor agregado, não se pode falar que é que é só produto totalmente sem valor agregado. Sobretudo na área agropecuária onde nós conseguimos exportar carnes e, e, e, e carnes de frango. Que tem, e fizemos também, chegamos a exportar aviões né, da Embraer. A Embraer depois, em determinado momento, estabeleceu, não sei que está isso agora, porque me afastei, não tive tempo de pesquisar, mas a Embraer estabeleceu uma, uma filial na China e fazendo parceria com a empresa chinesa, mas mantinha a exportação de um certo número. Na negociação, muito importante que houve quando o, o Rogental é, já no governo Lula vem ao Brasil, é, há uma referência muito importante também à, à, à continuada aquisição de aviões de jatos regionais é, é, brasileiros da Embraer pela China. Quer dizer, não era só, foi quando houve, digamos, a célebre controvérsia. Talvez eu possa falar disso mais tarde, para não para passar mais. Ainda, não, ainda estou aqui no primeiro ponto da minha da minha da minha fala. É, é quando houve anos mais a controvérsia que durou durante muito tempo sobre a questão da China como economia de mercado. É uma controvérsia que também tem nos Estados Unidos e de outra parte. Na realidade, isso não teve um grande efeito prático na época, ao contrário do que temiam vários dos nossos, inclusive enfim, o ministro da Indústria, nosso, que era o Desenvolvimento dos Comércios, que era o ministro Fulano, mas até o nosso vice-presidente, que era uma pessoa também de grande, que nos apoiava muito em tudo, né? saudoso Alencar, mas ele também ficou preocupado com isso, mas não teve efeito prático por um detalhe técnico que eu teria que explicar mais tarde de uma resolução da Camex que nunca foi adotada, mas teve um grande valor simbólico para a China que tinha entrado para a organização mundial do comércio havia pouco tempo e de certa maneira foi em parte em função disso que nós conseguimos também consolidar os pontos do nosso interesse, o que me lembro com mais clareza era essa questão das exportações é e venda de aviões da Embraer para a China. Mas a nossa relação com a China, que se estende, o presidente Lula teve lá, ele me corrija talvez, acho que três vezes, sendo que duas visitas de Estado plenas e uma visita ligada às Olimpíadas, eram reuniões de grande de grande interesse comercial, às vezes, econômico. não interesse comercial e econômico, mas também político, Os grandes temas mundiais eram, eram também tratados, a China dialogava com o Brasil com grande interesse, não só sobre a América Latina, o que seria óbvio, mas também sobre questões de Oriente Médio, sobre outras questões. E eu vou chamar a atenção para uma questãozinha que, que se liga ao ponto seguinte, ainda dentro desse mesmo tópico da relação Brasil-China, que em, eu me lembro que numa dessas... Nós nos reuníamos muito também, presidente... presidente Fora as minhas reuniões com ministros né mas digamos, o presidente Lula se reunia muito também, com o presidente chinês, o Rogenthal, em outros contextos. Por exemplo, quando nós tínhamos reunião do G20, ou reunião dos BRICS, se sempre criava uma ocasião para um encontro bilateral. E numa dessas reuniões, acho que não era G20 na época, era do G8 mais 5, que era um outro formato que se tornou bastante frequente. Aliás, isso mostra também o papel que o Brasil tinha. O Brasil, durante todos os anos, o governo do presidente Lula participou dessas reuniões do G8 mais 5, salvo em um. Uma delas foi nos Estados Unidos, em que o Bush não convidou os países em de desenvolvimento. E cinco eram países em de desenvolvimento que incluía a China, na realidade. A Rússia, nesse caso, curiosamente, ficava do outro lado, porque fatores também que eu teria que explicar, ligados ao fim da Guerra Fria e à presidência do Yeltsin, a Rússia foi incluída junto com o G7. Aliás, como eu não sei se eu vou ter oportunidade da outra aula aqui, vou até falar isso também, porque é uma coisa interessante. Porque uma vez eu ouvi do Medvedev, na primeira reunião presidencial de cúpula dos BRICS que se realizou em Ekaterinburgo, em 2009, ele não falou isso na reunião, mas falou a margem, mas eu ouvi dizer não que a Rússia só está no G8 porque tem a bomba atômica. Ele tinha plena consciência que do ponto de vista econômico a Rússia não tinha, esse, digamos assim, essa bola toda, mas como tinha bomba atômica, ela era convidada para para integrar o integral, que era o G7 que virou G8 e por a o G7 de novo. Mas enfim. Então, é, é, o Brasil participou de uma dessas reuniões, de oito mais cinco, já não me recordo aonde, eu me lembro do encontro que eles tiveram mais tarde, e o, o, o, o, o Rugental fez um elogio a um fórum que o Brasil havia criado, que depois até eu acho que nós demos pouca atenção, até acho que. Acho tem lamento que isso tenha ocorrido, que era o IBAS. Porque antes dos BRICS houve o IBAS, né? Índia, Brasil, África do Sul, que foi criado. No segundo dia do governo do presidente Lula, foi a ideia foi surgida surgiu numa conversa da ministra da África do Sul comigo, em Cosa Zuma, comigo, ex-mulher do ex-presidente Zuma, ex-mulher dele e, e, e até uma vez eu fiz uma brincadeira só para dar uma nota que o Zuma depois teve quatro mulheres e eu conversando com uma outra, uma ministra também mulher, falei mano, no tempo de Cosa Zuma, no tempo do ele já tinha quatro mulheres Ah, no tempo dela não, foi ver por isso que se divorciaram mas ela depois foi ministra do exterior da África do Sul. E, na nossa conversa, falando sobre a possibilidade de grupos entre países em desenvolvimento, surgiu o IBAS. Como essa aula não é sobre o IBAS, não vou discorrer profundamente. Mas o IBAS despertava até um certo ciúme na Rússia e na China. E ambas, diretamente ou indiretamente, sempre, sempre falavam na possibilidade de vir e integrar. E nós queríamos preservar o IBAS com as características que ele tinha. Então, que eram três grandes democracias, de países de, em de, de, de, de desenvolvimento, grandes democracias, gra países multiétnicos e multiculturais, cada um, é, e que se, se, se, se vangloriavam disso, né? e cada um num, é, em um continente do mundo em desenvolvimento. Era uma coisa interessante, era uma coisa diferente, e assim foi criado o Ibas. Mas que na época a gente chamava de G3. E a Rússia, através do chanceler na época, que era o Igor Ivanov, e a China, através do me mais de quem, mas o Igor Ivanov conosco. E, o, e os chineses, mais com a África do Sul, ficavam sempre falando, ah, mas a gente não pode entrar, não, a gente não pode entrar. E na época a gente dizia, não, vamos fazer assim um G3 mais um, um G3 mais dois, nós vamos manter a nossa personalidade com aquelas características. Tem uma razão por quê, mas mais tarde eu posso falar, se for o caso. É, só para falar, mencionar rapidamente, no caso do IBA, são três países que ambicionam possivelmente serem membros permanentes do Conselho de Segurança. No BRICS tem dois que já são membros, só isso já faz uma grande diferença. É, os três países do Ibas, nenhum deles é, é potência nuclear reconhecida pelo TNP. A Índia é potência nuclear, como todos sabemos, mas não reconhecida pelo TNP, tratado na proliferação nuclear. A Índia, a China e a Rússia são reconhecidas, são parte integrante, como membros do TNP, como membros nucleares. Então, só isso cria uma certa diferença. Mas, enfim, então nós tivemos essa posição. Então, isso ficou dessa maneira, e Voltei Meia... E eu, folheando minhas notas, eu encontrei uma coisa que na época eu não entendi totalmente: que era num desses encontros, G8 mais 5, o, o Rogental é, conversando com o Lula. No final da reunião, depois de falar várias coisas específicas lá, da nossa relação e outras, se referiu a: ah, eu queria também fazer um elogio ao Ibas. Muito bem, vocês estão progredindo e tal. Era, obviamente, uma dica também para. Entrarem nos BRICS, que não vou contar toda a história, porque é muito longa, mas que veio a ser criada em função de uma conversa foi criada pelos países, né? E só para dizer que as pessoas pensam que foi o Gimonil que criou os BRICS, não. O Gimonil pensou, deu uma sigla para os quatro maiores países emergentes. Ele não tinha África do Sul, que eram os BRICS. E um dia e um dia, encontrando o Gimonil num evento ligado até à saúde tema muito atual, eu, ele estava muito prosa. Em 2015, ele tinha escrito um artigo recente, muito positivo, sobre, sobre ainda a permanência dos BRICS na cabeça dele. Eu falei ah você que criou os BRICS, né? ele disse, ah, é, foi, disse, é, mas foi nós, você que inventou. Eu falei, você que inventou os BRICS. Ele disse, é, é, é. Falei, mas fomos nós que criamos. Então é, então, é só para lembrar isso, nasceu de uma conversa minha com a, a, o Sérgio Lavrov, enfim, razões aí da Rússia teríamos que pensar e seja outra questão. Então, essa, digamos assim, é a intensa relação do Brasil com a China. Eu é, devo dizer que dizer, presenciei, vivi isso muito no governo do presidente Lula, mas também vivi um pouco no governo é, da presidenta Dilma, como ministra da Defesa e até assinalaria que, o, na, na, por ocasião da visita é, do do Rujantá... Não, aí acho que já era o Xi, é, o Xi Jinping ao Brasil, na época do na época dos BRICS, 2014, não só houve o lançamento do Banco dos BRICS, algo importantíssimo, evidentemente. Talvez um dia vocês devam convidar o Paulo Nogueira Batista Júnior para falar sobre economia chinesa e, e tudo, porque ele foi o nosso vice-presidente lá. Bom, não só criou-se o Banco dos BRICS, mas houve também um acordo entre os, minist entre os ministros da Defesa relativo a satélites é, para observação da, da Terra Satélites de fins pacíficos, mas de qualquer maneira uma área sensível. O que mostra que, inclusive, as nossas forças armadas aceitavam a cooperação com a China de maneira tranquila tranquila. Enfim, então, essa foi a grande evolução que houve e hoje há um comércio que é uma coisa estrondosa. No caso do Brasil, é uma coisa, como ele disse, multiplicou por 100. Né? O comércio hoje é de 100 bilhões. Eu depois vou me deter em outro aspecto. O saldo comercial agora, então, vamos passar para outra coisa. Eu, eu, eu acho importante ter a noção desse quadro da relação Brasil-China, porque não houve nada de ideológico. Gente, o reatamento foi feito no governo Geisel. A primeira grande, grande ação ocorre no governo Sarney, que é o acordo espacial. A, a, a, a parceria estratégica ocorre no governo Itamar, coincidiu, eu era até ministro, mas poderia ter ocorrido no governo Collor, não, não haveria impedimento para que isso acontecesse, ou no governo Fernando Henrique, creio eu, poderia ter ocorrido. E, obviamente, no governo Lula e Dilma tem esse crescimento enorme, muitos investimentos também, coisa que antes não, não, não ocorria, energia, finanças, infraestrutura etc., que caracterizam uma relação multifacetada muito importante com presença em vários organismos eu falei eu falei dos BRICS é, volta mas podia falar também do BASIC o BASIC era um grupo essa salada de, de salada de siglas né, do, do mundo o BASIC era o grupo que se reunia com relação à mudança do clima um grupo muito importante que era Brasil Brasil África do Sul África do Sul Índia e China não tinha Rússia nesse caso porque por uma tecnicalidade lá da, os acordos de clima, os acordos de meio ambiente, de clima, a Rússia fazia parte de um outro grupo. Então, e foi até numa reunião desse Basic, a nível de presidentes, que uma vez a, a, o Obama irrompeu, primeiro e Hillary Clinton e depois o Obama irrompeu na né, reunião para participar né, durante a Conferência de Copenhague. O presidente Lula sempre cita sempre esse fato, por isso é que eu estou mencionando e ligando só as pontes. Tínhamos o Basic, tínhamos o BRICS, tínhamos o G20. Que foi criado nessa época, em todas essas áreas, Brasil e China tinham uma parceria de grande importância. E vou lhe dizer, para dizer, uma coisinha: eu não tenho condições pessoais, eu não sou economista, de avaliar isso plenamente da importância, mas vale pelo, pelo menos pelo símbolo. O resultado dessas ações do BRICS dentro do G20, houve a primeira, a primeira mudança do sistema de cotas do FMI, que era, pelo menos depois de muitos anos, que os países em de desenvolvimento reclamavam. Então, quer dizer, então, há uma. Questões concretas, olha, além disso, tínhamos, obviamente, extremamente, tinha o G20 da Organização Mundial de Comércio, que o Brasil liderava, mais ou menos junto com a Índia, mas o líder principal era o Brasil e a China participava também. Então, era uma, uma ampla aliança, e né? uma, ampla, uma ampla parceria. Bem, o que é isso? Isso era o cenário brasileiro. Eu vou falar um pouquinho, se eu me estender demais, você me cala aí. Eu, eu, eu, eu vou falar um pouquinho agora, vou falar um pouquinho agora, porque eu falei do Brasil. Para depois vou falar um pouco da, da configuração do poder atual e, e como é que vem a China. Eu sei que o, o, o Fiore falou disso, talvez eu não precise ser tão, tão amplo, mas talvez a gente tenha nuances de visão que eu acho, nuances que não são divergências, mas são coisas, como ele disse a propósito mesmo, ontem de, de algum assunto, eu não, não dá para adivinhar, não dá para ter certeza. Então, às vezes, ele pode é, é, ter uma visão, vai mais para um lado, a minha talvez um pouquinho diferente. Mas, enfim, eu vou dizer o seguinte. A ascensão da China é o principal fato da política internacional, pelo menos desde o fim da Guerra Fria. Pelo menos. Não é? O fim da Guerra Fria, evidentemente, teve um impacto geral. Houve as teorias do Fukuyama, do fim da história, mal, mal via ele não, não, não, o que acontecia. Mas, enfim, teve as teorias do Fukuyama, o fim da Guerra Fria e a autodissolução uma coisa até hoje meio difícil de entender da União Soviética, né? porque as pessoas aqui... Vamos aproveitar, né, Volto a falar isso, porque muita gente talvez não saiba, elas pensam. A gente lê na mídia brasileira o Império Soviético. Não estou dizendo que a União Soviética fosse boazinha, não. E tinha ali aqueles países, Tchecoslováquia, Polônia, etc., que eram, obviamente, tutelados, e houve invasão, houve a invasão na Hungria em 1956, na Tchecoslováquia em 1968, tudo isso é muito negativo. E se você tivesse referido o Império Soviético para abranger o que era os antigos países do leste, até tem uma desculpa, mas ela usa a palavra império soviético para descrever a União Soviética. E a União Soviética apenas herdou o que era o Império dos Czares. Ela não aumentou em nada, Ela apenas recuperou ali, talvez, Letônia, os países bálticos, que eram antes da... Não estou defendendo o que tem que ser ou o que não tem que ser, mas é só para entender essa... É uma das coisas assim inesperadas no mundo, porque não foi uma coisa, um produto da Revolução Russa. A, a, a União Soviética era, era o que era mais ou menos, claro, justo aqui ou ali, perdeu, uma coisa, perdeu algumas coisas na Primeira Guerra Mundial, recuperou depois da Segunda, mas enfim, até foi, foi adiante depois da Segunda, enfim. Mas é, é, o Cazaquistão, é, Belarus, é, Geórgia, Ucrânia, tudo isso era União Soviética. Você pega um livro do Tolstói, você não sabe se o, se o tema, está... às vezes, há alguma referência. Você não sabe se a pessoa é russa ou ucraniana, não há nenhuma referência a isso. Né? É a mesma coisa toda. Mas, enfim, isso é só para ter uma noção do que são as coisas e como elas são também. Isso não justifica nenhuma violação do princípio da integridade territorial dos Estados, nada disso. Mas é só para entender como é que as coisas são no mundo, porque a mídia aqui produz... uma, A mídia, inclusive alguns teóricos, produzem uma coisa de maneira totalmente distorcida. Mas, enfim, então, depois dessa, dessa dissolução da União Soviética e o fim da Guerra Fria, não vou descrever a ordem mundial toda porque seria muito muito longo. Né? Um esboçozinho de multipolaridade, etc. Com as reações sobre da Europa e de outras as atitudes dos Estados Unidos. Mas o grande fato é a ascensão da China. Essa, essa, esse número que eu dei com relação ao Brasil, que eu acho que é mais espetacular talvez do que o outro, mas ele ilustra o que se passou em relação ao mundo. A China passa a ser a maior, a maior, uma das maiores economias do mundo, dependendo do critério já a maior, né? Você sabe que, pelo, poder, pelo critério do poder de compra, né? que em inglês tem a sigla PPP, já é a maior. O poder de compra é mais usado para saber, na realidade, como os povos vivem. Mas também ele tem a virtude de estirpar as flutuações cambiais. Ele tem outras distorções também. no então, que É difícil dizer qual é o critério mais certo para medir o peso de uma economia. E o FMI parece que faz uma mistura dos dois critérios lá para julgar as cotas, justamente. Estava aprendendo isso ontem, lendo aí, graças à aula que você me convidou para dar. Mas, enfim, é, em PPP, a China já é a maior economia do mundo. Ele passou em 17, 2017, 2018 aos Estados Unidos. E as previsões, antes aqui do, do, do, da, da pandemia, eram de que ela passaria até 2030 ou 2031. Digamos, aí, dependendo um pouco do. Passaria em termos, inclusive, de mercado. Aí dependendo um pouco de, de, de, de. Até do câmbio mesmo. Se com de um certo câmbio, em 2025 já seria maior a economia, com um outro tipo de câmbio, dois, não sei que critérios são usados para singularizar esses dois, aí seria em 2031, mas de qualquer maneira seria até 20, 20, 2030. Aí também há pessoas que contestam isso. Enfim, o que, o que eu tenho a impressão é que com com os efeitos que a pandemia concretamente teve num lugar e no outro é provável é que que isso se passe até 2030 de qualquer maneira se não até antes porque não é agora não é só é verdade que a China vai crescer menos mas os Estados Unidos já tem um declínio em termos absolutos econômicos pelo menos nesse ano não sei se vai ser mantido bem além disso você sabe avanços tecnológicos todos nós assistimos no começo ah isso aqui é um produto chinês como se fosse uma coisa vagabundo, de pouca qualidade, começando assim a produzir, como a Clésia aconteceu com o Japão. né? E o Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, produziu ioiô, depois passou a produzir supercomputadores. A China seguiu mais ou menos o mesmo caminho e hoje, como todo mundo sabe, está nos jornais o tempo todo, é, há essa rivalidade, inclusive na área do 5G. É, não há nem rivalidade, porque assim, não tem nenhuma empresa americana capaz. O que os Estados Unidos fazem para evitar que hajam a ascensão da China, e estimular outros países a buscarem outros sistemas de 5G na Coreia do Sul, na Finlândia, etc. E talvez com alguns complementos lá deles. Enfim, então, eu acho que isso é uma coisa importantíssima: esse avanço tecnológico, avanço espaciais, avanço econômico. Né? Então, a China se torna a maior, a maior potência. Militarmente, ela é a ideia mais modesta, mas já começa a ter. Veja bem, a, gente, às vezes não tem... a China teve o primeiro porta-aviões agora, né? Nós já temos há algum tempo, agora não temos nenhum, porque virou ferro velho, mas, enfim. É, primeiro porta-aviões chinês agora, há pouco tempo, até em algum momento chegaram a nos pedir alguma, alguma cooperação e aí a nossa marinha hesitou. Mas, enfim. Então, é isso. Presença no mundo inteiro, economicamente, duas notícias que eu li no espaço de uma semana. Uma com números, que a China ultrapassa o Brasil como principal cliente da Argentina. E outra sem números, mas também importante, dizendo – é uma matéria mais, na realidade, sobre o Brasil, e o Brasil, o Brasil perdendo espaços na África e que a China está tomando os espaços que eram do Brasil. Não está só tomando espaço do Brasil, tem lá outros espaços próprios, mas está tomando. Ora, se isso deve incitar uma rivalidade com o Brasil, ou, ou, outra questão, não estou entrando nisso, estou falando do peso da China no momento presente em todos os continentes, e nos Estados Unidos, inclusive, também, é o maior parceiro comercial também dos Estados Unidos, a China, então, é, é um peso imenso. E isso também se começa a se refletir num setor que até há pouco ninguém tratava. Há pouco tempo também li um artigo bem recente de economistas norte-americanos preocupados com a maneira com que o Trump possa conduzir a política monetária norte-americana e que isso possa acelerar um esforço chinês para sair do dólar e ter a sua moeda. Esforço que já está ocorrendo, mas que aí poderia ser potencializado se, se o dólar deixar de ser a principal moeda do mundo será digamos assim o símbolo maior da transição econômica para um mundo totalmente novo né então é, é, esse é o mundo novo que se desenha com a ascensão da China né e que tem como contrapartida é, que tem como contrapartida um declínio relativo dos Estados Unidos era um declínio que já vinha ocorrendo muitos muitos estudiosos muito antes da agora do da pandemia claro que levando em consideração já o crescimento da China, mas também o surgimento como de outros países no mundo, tendências mais independentistas na Europa, na América Latina, na Ásia, Índia, etc. E tal, já se falava muito que os Estados Unidos é, ele, ele teria que ter, ele digamos, ele seria é, assim uma espécie de primos interpares. Ele não não, não poderia ter mais hegemonia que parecia ter havido, que houve efetivamente. Eu fui embaixador na ONU nesse período, pouco depois desse período, pós-Guerra Fria, os Estados faziam e os Estados Unidos conseguiam. A primeira guerra do Golfo ninguém só pôs. Todo mundo aceitou. Né? E era claro que as motivações eram outras, mas, enfim, E, e, e em questões como a antiga Iugoslávia, etc., apesar de, alguma, às vezes, ter uma certa resistência da Rússia e da China, também eles levavam as coisas como queriam. As coisas começam a mudar mais acentuadamente, com as sanções ao Iraque, e, mais tarde, com a própria invasão do Iraque, a Segunda Guerra do Golfo. Mas, enfim, então, é, então havia já um pouco a percepção de que os Estados Unidos seriam uma espécie de primos interpares. Agora, cada vez mais claramente, em estudos recentes, é, a gente vê a ideia de que o poder dos Estados Unidos tem declinado, pelo menos de maneira relativa, mas de maneira importante, em alguns aspectos, de maneira economicamente, mais até hoje, antes do Covid, em termos é, relativos. Mas em outros assuntos, até em termos absolutos. Por exemplo, também não estou julgando, fazendo juízo de valor com a retirada de forças norte-americanas. Aquela vai, mas não vai, na Síria, o Afeganistão também retirando, fazendo acordo com o Talibã. Veja bem, toda toda toda a guerra do Iraque, tudo foi baseado na guerra contra o terror. E o, e, e o cerne do, do terror não era o Iraque, falsamente. O Bush tentou dizer que era, que não era, nunca foi. Iraque nunca apoiou o terrorismo, pelo menos de maneira importante. É, o sede, a sede do terrorismo era o Talibã, era o Afeganistão Talibã. E ele faz um acordo com o Talibã. É, e agora também retirando tropas na Europa. Né? Há uma, uma retirada importante de forças americanas ocorrendo agora na Alemanha, né? o que, de certa maneira, também demonstra um menor engajamento. Bom, além disso, todos os ataques ao multilateralismo, que enfraquecem o soft pau dos Estados Unidos. É, é, essa é a própria maneira como. como E muitas outras, mas para falar um pouquinho da pandemia, como é que a pandemia afeta isso tudo? né Vou resumir aqui muito, porque é impossível descrever todos os raciocínios, mas me baseando no Joseph Nye, que foi o inventor do conceito do poder brando, já falei de dois inventores de conceitos aqui hoje: o, o Jim O'Neill, é, que sempre falava de brics e eu falava BRICS. E uma vez o Lavrov me perguntou por que você fala BRICS. Claro que eu tinha África na cabeça. Né? Então, por que você fala BRICS? Eu digo por porque é plural, Sergei. É porque é plural. No Brasil o plural então, é com S. Então, mas enfim, é, é, voltando aqui a essa nossa a nossa questão, o, o, o, o Joseph Nye, é inventor do conceito do poder brando, diz, mostra também como os Estados Unidos têm perdido poder brando. Já vinha perdendo com menor engajamento em questões como clima, questões como migração, atitudes unilaterais em vários, em vários, em vários campos, alguns que nos atingem, atingem a nossa região diretamente, como a permanência das sanções contra Cuba, uma maneira como age na Venezuela, ameaça até de ação militar na Venezuela. Enfim, é, tudo isso ele já vinha perdendo poder brando. Não é? É, mas, com a, com a, com a, com a com Covid-19, isso se acelera, porque é evidente, que o presidente Trump tratou erradamente da questão, como, aliás, aqui também né, o presidente Bolsonaro, é, tratou erradamente da questão da pandemia. E a China, apesar de ter problema, tá, continua a ter, aliás, mas teve um, um, uma, uma, uma política, dentro do possível, relativamente bem-sucedida. E não só isso, mas uma política que foi bem-sucedida para dentro, mas isso permitiu à China também ter uma cooperação, né, não só com países país em desenvolvimento, mas... Na África está tendo, mas não só com países em de desenvolvimento, mas com com Itália, país desenvolvido, membro do G7, né? E não sei se com a Espanha também, mas com a Itália foi até mandou e virou pessoas lá foram recebidas com pompa e circunstância. Então tudo isso melhora e isso acelera algo que já vinha ocorrendo. Que enquanto os Estados Unidos há muito tempo não tem nenhum plano importante para o mundo, a China está conseguindo fazer aquilo que os Estados Unidos faziam antes. Fizeram no Plano Marshall e fizeram durante todo o pós-segunda -guerra, pós guerra, que é fazer, definir o interesse nacional sob uma linguagem internacional e com efeitos internacionais. Então, o que foi o Plano Marshall hoje já é um pouco a, a, a, a estrada... Como é, que, como é que traduz isso? Eu vejo sempre em inglês, mas, enfim, um cinturão, uma estrada, ou um cinturão, uma rota, que, e a nova rota da seda, que já vinha atraindo muitos europeus. Primeiro-ministro da Itália, no governo, não esse agora, que é mais centro-esquerdo, ou centro lá o governo que era centro-direita, né, até com a presença de gente de direita, foi a China, né, quando houve um grande lançamento desse cinturão, é, um cinturão, uma, uma estrada. Então, é, o poder brando já estava lá. E a tendência é que isso aumente, né, porque a China não só. É, terá mais recursos, ela sairá melhor da crise do ponto de vista econômico, ela tem mais capacidade de manejar os recursos, mais do que nos Estados Unidos, porque lá as pressões são muito fortes para que os gastos sejam direitos. A única área em que os gastos lá não são contestados amplamente são militares. Isso é uma coisa curiosa de fazer. Desde o Suíça e Barança, se você for ler, esses esses pensadores socialistas dos anos 70, 60, 70, eles apontam isso. Se os Estados Unidos, se ele quer fazer um grande gasto social, mesmo interno, imediatamente há uma coisa contra. Não é? E, obviamente, cooperação internacional, idem. É? Eu participei, é, isso tem a ver, porque eu já estou falando de certa maneira do conflito entre os dois, por isso que eu vou aqui uma pequena digressão. Participei de um painel sobre o ebola, eu, a, a, a, importante, não é? uma pandemia com riscos enormes, acabou ficando contida, mas muitos riscos enormes, de vez em quando ressurgem em que se faz uma previsão. E era muito difícil conseguir que os Estados Unidos, na época do governo Obama, aumentassem sua contribuição para a Organização Mundial de Saúde. Eles queriam ter programas próprios. Claro que agora, com o Trump, piorou muito. Né? Óbvio, saiu etc. Mas, enfim, então essas coisas... E é diferente da China. Por que, que eles reclamam? Porque a China vai e vai colocando recurso, vai devagarzinho, porque ela é muito cuidadosa e discreta até no seu exercício de poder. Que é uma característica também curiosa quando se vai analisar a forma de cada um atuar. Enfim, então essa é a visão geral sobre a ascensão. Então, a grande questão que se coloca em função dessa ascensão da China, a grande questão que se coloca, eu já tenho quase uma hora, questão com relação à ascensão da China, é aquilo a que o Fiore referiu ontem no início da sua da sua, da sua da sua exposição, é para onde nós caminhamos. É uma nova Guerra Fria ou vai ser um mundo multipolar? E é uma nova Guerra Fria, por, em que Guerra Fria, por, por, podendo até ser quente, em função das atitudes de um e de outro, ou ah, ou será algo tratado com mais pragmatismo, com um certo nível de cooperação, como, aliás, a própria Guerra Fria foi. Né? Só para assinalar um ponto, não só houve permanente comunicação, telefone vermelho, etc., só para os ideólogos no Brasil saberem que mesmo a mais violenta rivalidade ideológica não presume o corte da comunicação como o Brasil fez com a Venezuela. Isso é um absurdo de qualquer ponto de vista. Não vou, né? Enfim, é, mas, mas, talvez, onde a cooperação foi mais evidente foi no Tratado de Não-Proliferação Nuclear, né, que foi o maior ato de cooperação entre as duas superpotências, que foram Estados Unidos e União Soviética, que promoveram isso, com resistência de vários. Alguns conseguiram perfurar, por outro lado, a tempo até de serem membros, como foi o caso da China, outros só depois, como é o caso da Índia. O Brasil, na época do governo o governo militar, se opôs muito fortemente. Eu, Enfim, sou testemunha disso, não participei, mas sou testemunha de um grande amigo meu, que depois teve ligado também ao que é de Angola, que era o Ovidio Mello. Ele sofreu ameaças diretas, pessoais, do conselheiro político norte-americano, por causa da atitude do Brasil, será era o governo Costa e Silva, depois teve a atitude do gás, etc. Mas, enfim, a cooperação, a cooperação entre a União Soviética e Estados Unidos foi grande mesmo nesse período. Então, a gente não sabe bem. Isso depende muito, a coisa mais, digamos, que vai determinar muito se vai ser mais cooperação ou mais conflito, ou um misto das duas coisas, que é o mais provável, mas em que proporções, dependerá muito da... da da eleição nos Estados Unidos, né? E eu tenho lido artigos interessantes, um deles que eu achei muito interessante, de um estudioso lá que fez parte da universidade da Sociedade das Nações Unidas lá, né? Uma ONG norte-americana que tem em várias partes do mundo, e ele ele falava que o depois isso é outro assunto, mas só para mencionar que o Biden se foi eleito, embora não tenha carisma, não tenha nada, o Biden pode ser uma espécie de Truman, né? Seria uma coisa mais benigna para a política externa norte-americana do que a visão conflitiva do, do, do Trump. Mas, enfim, além desse aspecto de como será conduzida, você tem que levar em conta também... A, a, a, tem que levar em conta também... Ah, só para um, um parênteses antes de passar para uma outra questão. É o seguinte, muitos pensadores norte-americanos, independentemente do, do, do, independentemente do Trump, acham que o conflito era quase inevitável. O que ficou mais famoso é o Graham Allison, que ficou muito, é muito célebre pelo pelo livro que ele escreveu sobre sobre Cuba, sobre a crise dos mísseis de Cuba. E esqueci o nome agora, mas é um livro muito importante, e ele escreveu mais recentemente um livro chamado Destinados ao Conflito ou Destinados à Guerra, algo assim. E ele criou um novo conceito interessante também para os acadêmicos aí, que é a armadilha de Tucídides, Tucídides trap. Que a é partir da primeira, logo no início do, do livro sobre a guerra do Peloponeso ele diz que a ascensão de Esparta fez com que a Atena, Atena Atenas considerasse a guerra inevitável. Então, aí vem todos os paralelos que podem ser feitos. Eu acho que o mundo hoje é um pouco diferente, mas, enfim, de qualquer maneira, essa armadilha de Tucídides é algo que está presente. Então, eu acho que há algumas diferenças. Primeiro, a, a digamos, a capacidade de destruição de hoje, que é total, etc. Tudo. Mas há também. Além do lado das atitudes dos países e, repito, o fato mais importante que temos no horizonte é a eleição norte-americana, mas há também o fato de que há outros atores. Eu acho que nós não podemos falar que vai haver uma bipolaridade rígida. Aliás, a própria bipolaridade da Guerra Fria, a partir dos anos 60, já não era tão rígida, né? O Kissinger percebeu isso e por isso é que ele fez a aproximação. Não era por simpatia, nem inicialmente creio por objetivos comerciais. Talvez entrasse também mas a aproximação com a China, porque a China tinha, como você lembra, certamente ah, ah, estava passando por uma, um momento de grande hostilidade em relação à União Soviética, ligada a vários fatores ideológicos, mas acho que o principal também tinha a ver com, com a questão nuclear, e, ah, ah, e outros problemas lá de fronteira etc. Então, é, é, ali já havia pelo menos uma coisa trilateral. E a União Europeia, que ainda estava começando também, não deixava de ser um poder. Mas, digamos, como é hoje? Como é hoje? Eu acho que também, embora a Rússia não seja a União Soviética, e para dizer o óbvio, estou lembrando aqui do Costa Silva que dizia que o Tietê não é o Rio Sena, então a Rússia não é a União Soviética, mas ela continua sendo uma grande potência militar. Ela é a segunda potência militar, o número de ogivas nucleares ela está em paritária com os Estados Unidos. Ela em, em foguetes ela tem alguns foguetes hipersônicos que talvez sejam até superiores aos Estados Unidos, pelo que eu leio Eu não sou especialista, não tenho, apesar de ser ministro da Defesa, mas, enfim, vejo que há. Tem torpedos que, para ser lançados de submarinos com capacidade nuclear né, e de longuíssima distância, o que significa mais ou menos que um, um, um, um, um submarino... Não sei se aí tem obstáculos na frente, precisa pensar um pouco na geografia, mas, sei lá, é, no Ártico, longe, próximo mais perto da Europa poderia lançar um torpedo para a cidade de Nova York para enfim, definir então é uma grande uma imensa potência nuclear tem um imenso território não é preciso dizer isso eu escrevi agora um artigo sobre esse assunto na carta capital para quem quiser é, analisar tem influência ainda na Europa na Europa Central bem ou mal as pessoas gostam ou não gostam ela tem influência ela foi lá achou que a Crimea era dela e que a Ucrânia estava errada não vou entrar no mérito que seria outra discussão foi lá e tomou a Georgia obrigou a Georgia também a, se, a modificar o seu comportamento, O Ucrânia e a pensaram em entrar para a OTAN, estimuladas naturalmente pela política norte-americana, uma política errada, né? porque até pensadores norte-americanos, agora ele já morreu o Kennan, mas o próprio Kissinger desaconselhava essa expansão da OTAN até, até as fronteiras da Rússia, e elas não entraram. Então, ela tem uma influência grande, que vai desde a Europa Central até, como eu disse nesse artigo, as lonjuras do Ártico, porque são lonjuras mesmo, porque é lonjura, se você for. A, a, a, certamente, só para falar um detalhe, assim, talvez característico, mas que, que, que talvez. É, é certamente o país que tem mais fusos horários do mundo. Eu não sei quantos, mas deve ter uns oito ou dez, pelo menos, fusos horários. Pelo menos os reais. Né? Não sei se eles adaptam em função. É, uma, é impressionante, não sei se oito ou dez, mas tem muitos fusos horários. Certamente o que tem mais fusos horários do mundo. Então, é, é um país que é uma grande potência territorial, é o maior território do mundo maior extensão continental, inúmeros recursos naturais, petróleo e gás, só que é o que se sabe imediatamente, de grande importância, que tem uma influência na economia mundial. Então, é uma, é uma, não se pode dizer que a Rússia é apenas uma grande potência. Ela estaria entre. Ela é uma superpotência militar ainda, e uma grande potência sob outros aspectos, embora. Aí a questão que as pessoas colocam, que tem repercussão também porque que a gente está discutindo, é o que vai acontecer. Vai haver uma aliança eurasiana, como muitos costumam dizer, eu acho que o Pepe Escobar fala muito nisso, ou, ou isso é uma coisa que pode acontecer agora? Veja bem, eu acho que agora não tem dúvida, porque você tem, é, simplificando muito, nos conflitos com o Trump, nos conflitos com os Estados Unidos, a Rússia tem as armas e a China tem o dinheiro. Né? Simplificando muito, porque a China tem algumas armas também a Rússia também tem o dinheiro. Mas essa, tem essa, essa, esse interesse comum muito grande. Agora, no longo prazo, como dizia o Keynes, no longo prazo estaremos todos mortos, mas nossos netos não. Então nós temos que pensar no longo prazo. No longo prazo, é, não sei se vai permanentemente haver essa aliança. Eu não sei. No passado já houve o conflito sino-soviético, ao qual eu já aludi, e ter uma longa fronteira, como tem a China e a Rússia, é um pode ser um fator de cooperação, mas também pode ser um fator de disputas. Não sabemos. Eu acho que isso é uma incógnita. Não há como dizer. Então, você não pode descontar a Rússia e dizer assim ah, a Rússia vai só seguir a China. Não, a Rússia é muito assertiva. E depois ela tem um outro fator, que é muito interessante em política externa, que, de alguma maneira, isso, mal comparando, tem a ver um pouco com a nossa, nós não temos arma nuclear, nada disso, mas, comparando com a nossa, que é a assertividade. Por que, que eu... Lula, né, e o governo Lula e depois mantido o governo Dilma nós falamos de uma política externa ativa e altiva? Que é a assertividade. A Rússia é assertiva. Como há um interesse dela envolvido, ela se manifesta. E ela tem se manifestado, por exemplo, de maneira firme, inclusive, a Venezuela. Tentou levar para o Conselho de Segurança essas questões recentes. Não sei se foi bem sucedida, é claro que não, porque tem o veto americano, não deixa nem de discutir, mas ela é assertiva. E não é só assertiva em Síria e Crimeia, lá que estão no seu entorno mais próximo. Na Síria não chega nem ao entorno, mas é o famoso acesso às águas quentes, né? que já era um, já era um grande problema desde a, do século XIX para a Rússia. Então, ela é assertiva. Então, isso também coloca ela como grande potência. E, depois, isso, digamos, do ponto de vista estratégico, militar, eu diria que esse é o tripé. Não é o único, né? mas a gente sempre tem que simplificar para entender a realidade. Esse é o tripé fundamental, esse é o triângulo fundamental. Mas a realidade não se faz só da parte militar. Por isso, não há só triângulos, há também outros polígonos. E a questão é saber como a gente entra nesse polígono. E, digamos, estendendo logo a seguir, a seguir desse desse triângulo, nós temos um quadrilátero já, um quadrilátero que é a União Europeia. A União Europeia, eu vou citar aqui, não, não, não a proposta da União Europeia, mas uma frase que o nosso querido e saudoso Marco Aurélio Garcia dizia sempre, que é muito uma bela frase do Mark Twain. Ele volta e meia falava, propósito de várias coisas, assim, que o Mark Twain tinha uma frase muito boa, que dizia assim, os boatos sobre a minha morte são altamente exagerados. Então, eu acho que os boatos sobre a morte da União Europeia são altamente exagerados. Eu acho, até me permitindo aqui, talvez, ter uma nuance, gostaria de um dia conversar com ele, com relação ao Fiore, eu acho que, na realidade, por incrível que pareça, no curto prazo – não sei como é que as coisas se ajeitaram, no longo prazo é muito difícil prever mesmo –, no curto prazo, a saída do Brexit até fortalece a União Europeia. A União Europeia tomou recentemente, foi anunciada pela presidente da comissão, que é alemã, e com apoio óbvio, óbvio da França e da Alemanha, senão ela não faria isso, e bem recebido por quase todos – um programa de recuperação e reconstrução pós-Covid que, pela primeira vez que eu saiba, pelo menos de maneira importante, inclui subsídios diretos às indústrias. Isso é uma indústria não só de cada país, mas a, a, a, a, a... o Banco Central Europeu, as instituições europeias, podendo fazer não só empréstimos, que antes faziam empréstimos, mas eram condições assim, quase que leoninas, como aquela sobre a Grécia, empréstimos para a rigor de desenvolvimento. Objetivo do Plano Marshall, Reconstrução e Desenvolvimento, como é o título do Banco Mundial, né? BIRD, né? Era o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Aliás, o desenvolvimento foi incluído ali por latino-americanos, não tinha, era só o Banco Internacional de Reconstrução, só para dizer como a gente pode ter influência. Então, a União Europeia está se fortalecendo, e acho que o eixo, o famoso eixo franco-alemão, está se fortalecendo. Eles Estão sentindo que, para ter presença no mundo, para poder defender seus interesses econômicos e outros, eles se recusam a essa política anti-China dos Estados Unidos Tem se recusado até hoje. A América, inclusive, se recusou a uma reunião no G7 em determinado momento, que era, obviamente, uma manipulação do Trump. Então, está havendo um afastamento, já houve outros no passado, mas o que é interessante agora, para falar com mais ênfase, é que a Alemanha está mais à frente disso. Porque a França tinha capacidade retórica, alguma capacidade política, mas a grande força econômica, o motor, é a Alemanha. Então, eu não vejo assim que a União Europeia vai desaparecer no curto prazo. Pode haver alguma fragmentação adicional. Veja bem, a, a, o Reino Unido nunca entrou para o euro. Não sei se algum outro país que também nunca tenha entrado para o euro, como no caso da Suécia, pode vir sair. Não sei, não prevejo. Mas se isso pode acontecer. Mas eu acho que, sobretudo, com essa nova atitude de poder ajudar na reconstrução e portanto também no desenvolvimento dos países ainda que conhecem esse nome é, é, é eu acho que isso é, uma, é, uma, é um grande passo histórico que a União que a União Europeia está dando hoje então eu não vejo isso bem aí você já tem um quadrilátero mas não está, o mundo não acaba aí a África a América Latina tudo, e terão peso terão peso claro que terão maior peso se forem capazes de atuar unidos eu acho que essa percepção de que o mundo caminhava uma multipolaridade, e, sobretudo, uma multipolaridade de blocos, é que levou o governo do presidente Lula a dar tanta ênfase à integração. Nós até já tivemos uma conversa sobre isso. Era mais América do Sul do que América Latina e Caribe, ou América Latina exclusivamente, como as pessoas em geral falam, em molesta está na Constituição, por uma questão de praticidade. Era muito difícil você conceber que o México, célebre frase, Tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos, e digamos, muito ali supeditado, como eles dizem em Espanhol, a, a, a NAFTA, pudesse ter um comportamento verdadeiramente independente. Hoje em dia, acho que a coisa é um pouco diferente, as coisas mudam, embora eu acho que economicamente seja muito difícil. Um acordo com o México exige muitas, exige um acordo de livre comércio simples, não, mas um acordo mais complexo, sempre será, exigirá muita negociação da parte deles também, como sempre, aliás, eles também revelavam. O presidente Lula outro dia mencionava que os mexicanos, ele achava que os industriais mexicanos não tinham medo dos Estados Unidos, tinham medo da gente. Hoje em dia não tem como ter medo porque a indústria brasileira está realmente é, é uma política de terra arrasada é, que tem sido praticada pelos governos neoliberais e agora de forma extremada. Bom, mas enfim, então acho que a África, a África por exemplo, com todos os problemas internos a África é um, é, é, tem crescido economicamente durante algum tempo. Não tenho estatísticas muito recentes, mas a África era o continente que mais crescia. Se você tirar a China, ainda é seguramente uma região, a macro-região que mais cresce economicamente no mundo. Então, aquilo não é bobagem. Do ponto de vista do Brasil, que nós agora estamos perdendo, eu até digo isso estou aproveitando aqui essa chance para transmitir conhecimento. A África, a África, se fosse um país só, o artifício, tudo bem, é um artifício, mas o é um artifício vale. A África, se fosse um país só, ao final do governo Lula, que é o, que eu, o último que eu analisei estatisticamente, era o que seria o quarto parceiro comercial do Brasil atrás só da China para nossas exportações, atrás da China, Estados Unidos e Argentina à frente da Alemanha. Então não é, eu não vejo as relações internacionais volta só pelo ângulo do comércio, vejo pela paz, pela cooperação, por muitos outros ângulos, social, etc. Mas mesmo para quem vê só pelo ângulo mercantil, não dá para desperdiçar a África. Aquela ideia de acabar com as embaixadas na África que o governo Temer sugeriu, mas sabiamente não executou. Eu Não sei nem se uma, havia uma diferença, talvez, entre o Serra e o, o Aloysio Nunes nisso, mas não executou. Pelo contrário, até o Aloysio Nunes abriu uma embaixada que não tinha sido aberta no nosso tempo, que era, não estava planejada, mas não tinha sido aberta, que era o Malawi. Então, visitou, foi puxa vida, ele visitou um país africano que eu nunca visitei, imagina. Então, acho que é ótimo, né? porque pelo menos para o Brasil, o Brasil tem uma existência que transcende os governos. Mas agora não, agora está sendo executado. E hoje, veja bem, hoje e amanhã, desculpem também é, digredir, mas hoje, não transgredir, mas digredir, hoje e amanhã, amanhã, eu acho que vai ser votada, e era para ser hoje, mas amanhã, uma resolução que é ligada aos fatos nos Estados Unidos, George Floyd, na, na, na, na, no Conselho de Direitos Humanos da ONU, em que a questão racial está no centro. Ora, uma grande liderança do Brasil na África foi a capacidade de lidar, pelo menos no plano retórico e com algumas ações concretas, importantes, muito, não vou desfiá-las aqui, porque a gente conhece o governo do uma. E se você, o, e mesmo no governo anterior, aí mais no retório do que no real, eu, eu, o Brasil propôs, agora embaixadora de Genebra foi o que propus Era era governo, Fernando Henrique, uma resolução, eu vi até um manifesto hoje, que tem mais ou menos, até assinei sem ler, porque acho que gostei muito do título. Nós propusemos uma resolução, não sei se foi no ano 2000, 99, 2000, por aí, uma resolução que dizia o racismo é incompatível com a democracia. Era só isso. E os países ocidentais resistiram muitíssimo para desnudar a hipocrisia deles. No final acabaram aceitando, porque seria uma vergonha. E foi a única resolução que eu vi que uniu Israel e os árabes. Porque estava começando a ver um antissemitismo muito forte na Áustria, principalmente, que tinha um governo de extrema-direita. Você vê como é que o mundo é um mundo, as coisas são complexas. né? Enfim, então o Brasil vai perder todo esse capital, todo esse poder brando que existe. E quem está tomando, na realidade, em grande parte, é a China. Então, Mas o que eu, eu estou querendo voltar ao ponto de que a África é um, é um continente, e pode ser um bloco em si mesmo, e a América Latina e o Caribe pode também. Com, eu fico muito contente agora com esse grupo de Puebla, com são pessoas progressistas. Uh, mas a gente tem que ser plural também, tem que incluir o Caribe. Eu acho que essa, eu, como embaixador na ONU, sou muito sensível a isso. A gente esquece muito do Caribe porque a gente pensa que a América Latina fala espanhol ou portunhol. Não. América Latina e Caribe inclui esses países que têm um passado colonial recente, são muito conscientes do problema de autodeterminação. Você vai ver votos sobre a Venezuela, claro que tem influência também da, da Petro-Caribe, mas você vê voto na Venezuela. Os que mais votaram, mais que votaram contra esse Almagro, são esses países do Caribe. Então, a gente tem que ter, saber incorporá-los à nossa região. Então, a nossa região. Então, o que eu costumo dizer, para quase que terminar esse ponto e passar já para os pontos ponto finais, já, já para dizer é o seguinte: o Brasil, o Brasil é, é um grande país. É um país grande. Eu vi isso. Eu vi isso porque. E, às vezes, quando eu dizia, ah, eu vou ligar para o presidente, que, claro, com o Lula sabendo e tal, as pessoas diziam, tá, mas você vai ligar para o presidente? Eu falei, é, porque eu sou ministro do Brasil. Eu sou ministro do Brasil. Então ele vai me ouvir. Né? Talvez não para o presidente dos Estados Unidos, mas ele sabe que o Brasil é muito respeitado no mundo. Né? E, obviamente o governo já era, já era respeitado. O governo Lula e Dilma, mas do governo Lula, que eu acompanho mais de perto, isso foi exponencial. Eu não vou entrar nos fatores que levaram a isso, que todos sabemos, a figura carismática do Lula, o fato de ter sido um operário, o fato de que o Brasil estava removendo o maior, a maior chaga estava tomando medidas concretas, pelo menos, para remover ou para minimizar a maior chaga da sociedade brasileira, que é a desigualdade, que vende... Enfim, tudo isso que a gente sabe. E ter uma política de paz com seus vizinhos, de paz, integração, desenvolvimento. Então, tudo isso deixou o Brasil muito presente no mundo, que é o contrário do que nós, que nós vemos hoje. Então, mas o Brasil, grande como é, não é grande o suficiente para esse mundo de grandes blocos. A China é um bloco, os Estados Unidos é um bloco, a União Europeia é um bloco. O Reino Unido vai se arrepender de não fazer parte de um bloco, eu acho, mais na frente. É, e o Brasil é muito grande, mas não é um bloco. Não é um bloco. Como a Índia hoje ainda não é um bloco. Talvez venha a ser, porque tem uma população fenomenal, mas ainda não é um bloco. Você precisa se aliar, você tem que ter alianças. Daí o IBAS, daí o BRICS, daí os países árabes, daí a América... Agora, o mais imediato dentro dessa conformação é a América do Sul. E, estendendo um pouco, a América Latina e Caribe, Eu não vou rememorar tudo que nós fizemos, que seria outra palestra, mas fica aqui o registro. Então, o Brasil, para o Brasil fazer parte desse mundo multipolar e para poder influir na nova ordem mundial que fatalmente ocorrerá, que fatalmente isso não é uma questão de desejo, qual vai ser, outra, mas nessa nova ordem mundial é, que fatalmente ocorrerá, o Brasil tem que estar com um bloco, tem que estar junto com ele, sozinho ele não tem, tem, tem alguma voz, mas não tem suficiente. Não tem suficiente. Ele seria mais ou menos equivalente, um é mais antigo, mais rico e o outro é maior, seria talvez mais ou menos, um tem arma nuclear, o outro não tem. É um pouco abaixo do Reino Unido ou da Itália se fosse um país independente. Não é decisivo. Eu, eu vi isso na ONU, não é decisivo. Não é decisivo. O Reino Unido tinha muita. ele era assim, muito inspirador dos Estados Unidos. Eu dizia assim, a verdadeira chancelaria norte-americana, uma vez que o Departamento de Estado fazia muita besteira, a verdadeira chancelaria norte-americana era o Reino Unido, que botava as coisas num formato diplomático, mais bonito, ajeitava, etc. Mas o Brasil não. Então, o Brasil vai ficar, precisa, o Brasil precisa da América Latina e do Caribe. Então, eu acho isso, viu? E aí, nesse contexto todo, eu tenho até uma nota, mas é uma coisa muito longa, Não, vou. como precisa dos BRICS? A gente tem que jogar no mundo multipolar com alianças, Eu escrevi num outro artigo aí, plagiando os franceses, de geometria variável. Para certas coisas são os BRICS, para outras vai ser América Latina, para outras vai ser América Latina e Árabes, ou América do Sul e Árabes, e América Latina e África, para outras também é, Brasil, é América Latina e União Europeia. Então eu acho que e não, sem ser contra agora porque essa nova ordem mundial obviamente só agora quase que, que terminando realmente é, Estados Unidos e China terão um imenso peso por todas as razões que foram expostas ontem pelo Fiore e pelas poucas razões que eu posso ter dado hoje então, terão um imenso peso e ao Brasil não interessa que seja o um mundo bipolar ao Brasil interessa que seja mais multipolar tem mais jogo vamos dizer assim na política tem mais jogo então eu acho que nós temos que jogar com isso temos que saber jogar com a Europa, jogar com a China, jogar com os Estados Unidos. Não podemos, de maneira. O pior que poderia acontecer, e que não aconteceu, pelo menos do governo ou para cá, é essa subordinação, essa submissão é, vergonhosa que ocorre hoje. Isso não tem paralelo. Walter, é, você sabe que os ministros exterior, todos os ministros do exterior vivos, exceção dos diplomatas de carreira ainda em função, que não pode, nem foram convidados, todos eles assinaram um artigo conjunto. Assinei as coisas que eu achava que eu nunca ia mais fazer, assinei um artigo junto com o Fernando Henrique Cardoso, porque eu tive muita admiração no passado, não tinha boa relação com ele, mas assinamos juntos. Por quê? Porque o que está acontecendo no Brasil, e eu tenho que falar do Brasil nesse final, não tem como. O que está acontecendo no Brasil é uma coisa inacreditável. A cada dia, essa votação que eu estava falando a propósito da África, é possível até que o Brasil, tenha a tradição que tem, mesmo... Que, do ponto de vista prático nos governos Lula, mas do ponto de vista retórico, que conta no plano internacional desde antes, de, def... de combate ao racismo, não é? É, o Brasil se abster. Ameaça, é o que dizem. Eu não sei o que, é que vai acontecer finalmente. Eu já vi que já houve protestos do PSOL e do PS, Partido Socialista Brasileiro. Tem que ter do PT também, até... acho que é importante isso. Mas, enfim, é... cartas endereçadas, não sei para quem, mas enfim. É, então nós vemos isso. O que está acontecendo na política externa é uma coisa... Eu aproveito o seu curso para terminar, talvez, com esse raciocínio, e depois mais uma, um pensamentozinho curto, para terminar com esse raciocínio, assim, talvez a política externa... Claro, eu não vou falar das mortes, porque as mortes são trágicas na parte da saúde, é uma coisa terrível à parte, mas, digamos, em termos de conceito político, talvez a pior vítima seja a política externa. Porque, em outras áreas, como em geral, em geral, a agitação do Bolsonaro não é suficiente, é preciso um decaeto, é preciso uma medida provisória, é preciso um projeto de, de emenda constitucional, né? E essas coisas todas podem esbarrar numa resistência do legislativo, como recentemente uma coisa do Vai aí foi devolvida, vai o Bolsonaro foi devolvida pelo pelo pelo, pelo presidente do Senado, né? a, a, Na área sanitária quando ele quis proibir a atuação dos estados, dificultar a atuação dos estados. O, o, o, o Supremo entrou. a política externa é muito mais difícil que isso ocorra. O único exemplo que me, me ocorre, do que, que vem a minha... Talvez pudesse, mas não ocorre. O último exemplo que me, que, que me ocorre é o da... É o único. É o, é o da, da expulsão dos diplomatas venezuelanos, mas que estava misturado a razões humanitárias também. Não era só uma questão de política. Tanto assim que não foi contestada a decisão totalmente absurda que o Brasil tomou de retirar os seus diplomatas da Venezuela decisão inédita só conheço decisão desse tipo em tempo de guerra de guerra em que o país está envolvido diretamente você só se retira os brasileiros saíram da Alemanha quando o Brasil declarou guerra não é porque havia uma guerra entre a Alemanha e outro país então é, é, então eu acho que essas coisas todas é, é, são muito graves porque na, na, na política externa nós não tem resistência é uma declaração aqui um voto ali uma aparentemente pequena decisão mais adiante em algumas pode haver algum contrapeso interno do agronegócio, de telecomunicações, no caso do Huawei e tal, mas em muitas não há. Em muitas não há. E, vai, e essa degradação crescente da política externa, Walter, eu estou dizendo isso porque eu acho importante lutar no específico. Não é esperar cair o governo Bolsonaro, a gente não sabe se isso vai cair, se vai acontecer ou não. Não sei, não estou me pronunciando sobre isso. Mas da mesma maneira que a gente briga contra a flexibilização das leis trabalhistas, que a gente briga é, contra. Essas medidas, enfim, a invasão da autonomia universitária e muitas outras coisas, não teria mais, seria uma lista infindável. A gente tem que também brigar com a política externa e eu acho que isso está acontecendo muito pouco, muito pouco. Então, eu acho que aí é, isso é o grave. E o que, que eu faço? Vendo essa situação que está ocorrendo agora, e aí com essas últimas considerações eu vou terminar. O que, que eu vejo? Eu vejo que o mundo tem essa possibilidade de multipolaridade. Mas o que eu vejo, principalmente no governo Trump, não sei como é que será no governo no governo Biden, mas também não é garantido que seja totalmente diferente, eles estão tentando transformar a nova geopolítica numa geopolítica de guerra fria. E a coisa mais nítida nesse sentido são as tentativas de cercar a China. Cercar a China. Recentemente houve uma reunião sobre cooperação, que cooperação não sei. Sobre, era no final só para ficar acusando a China sobre o coronavírus e era uma resolução que a, a, o, o, os Estados Unidos tinham inventado ali uma espécie de G7 e o que era esse G7 dois países ideologicamente totalmente subordinados ao Trump que eram Brasil e Israel e cinco países com rivalidades reais ou potenciais com a China como a Austrália Japão Coreia do Sul Índia não sei não sei se tinha é mais um é, e aí, então, e inclusive, está tendo um conflito agora. Então, ele está, existe sempre um potencial de conflito, como eu disse, quando dois países têm fronteiras tão longas, você tem que cuidar com carinho daquilo para evitar para evitar confrontação. Então, nós corremos um risco de que, em vez de um mundo multipolar, com um G20 ou um G, sei lá quanto, que pudesse, digamos, ser um foro para poder depois levar as coisas para a ONU e para, para, os, para a OMC, para outros órgãos. Com Valorização dos órgãos multilaterais, você tem uma espécie de G7, mas um G7, muito negativo e muito voltado para uma guerra fria. Isso é uma possibilidade real. Eu não estou falando de algo abstrato nem de uma especulação minha. Eu estou falando de duas iniciativas. Uma é essa que eu já acabei de mencionar, essa reunião de ministros, e outra que o próprio Trump aventou uma reunião de um G7, que seria quase que um G7, não era bem BRICS, que incluiria a Rússia. Eu duvido que a Rússia aceite, mas que tinha, que tinha a Rússia. É... Rússia, Austrália, não tinha Brasil também? Depois eu não sei se ele mudou de ideia, Rússia, Austrália, enfim, mais dois países, mas era obviamente contra a China. Então, é, é, acho que Coreia do Sul, Rússia, Austrália, Coreia do Sul, mais um. É, Índia, Índia, Rússia, Índia, Austrália e Coreia do Sul. Então era uma espécie de mistura aí que, que ele fez, mas tudo com esse foco. De ser hostil à China. E se você lê as declarações, só terminar com essa coisa tragicômica, eu li uma entrevista do Steve Bannon, nunca li, mas esse eu resolvi ler. Porque, e que ele, eu li a manchete, que depois, aliás, você vê que ele continua tendo influência, porque depois o Trump repetiu, e nós nos antecipamos, mas ele repetiu. Ele disse que o George Floyd é vítima da China porque ele estava com Covid, e o Covid é chinês, e o desempregado também estava desempregado, e o desemprego nos Estados Unidos... E o, o, o Trump repetiu mais ou menos a mesma coisa, de tweet mais curto, né? e nós aqui nos antecipamos com o coronavírus, nós estamos conseguindo até é, não, não, não só ter uma, uma submissão estratégica, mas antecipativa. Então, é uma criação do nosso chanceler. Então, eu acho que, com isso é que eu concluiria, mas eu quero concluir com a nota de otimismo. Eu acho que o mundo multipolar, que é o que mais favorece o Brasil, é possível. Agora, ele não vai acontecer automaticamente, como disse no outro artigo. O mundo coloca, coloca o mundo, a evolução da história, ela coloca desafios e ela coloca possibilidades. Qual das possibilidades vai prevalecer em determinado momento depende da ação humana. E o Brasil é parte dela, e a América Latina tem que ser parte dela e será tão mais parte dela quanto ela puder influenciar esse mundo público. Claro que não será fruto nosso, nem isso, talvez vai gente dizer que a gente tenha 0,5% de influência nisso, mas vale a pena, vale a pena você exercer essa influência. É o melhor. Eu, eu, eu citei essa coisa depois da guerra porque é uma coisa interessante. O Banco interamericano. eu li isso há muito tempo, então não consigo a fonte, mas li com certeza, quando eu estudava seriamente, não hoje em dia, que eu sou... Então, era, era, era, o Banco era na linha era, era assim, do que foi ver via, o via seu plano macho, era, era Banco Internacional de Reconstrução. E os economistas latino-americanos, talvez o senhor saiba, não sei, soubesse, tem escrito, os economistas latino-americanos que participaram dessas reuniões, é, Prebisch e outros, é que influenciaram para ser reconstrução e desenvolvimento. Então, você vê que nós podemos influir. A nova Organização Mundial de Saúde pode ser saúde e desenvolvimento. Ou desenvolvimento e saúde, em vez de tratar o comércio de um lado, saúde do outro, finanças do outro. É isso. Obrigado, aí. Obrigado, Celso. Então, eu queria agradecer ao Celso por essa exposição que ele fez na segunda aula do curso O Mundo em que Vivemos, promovido pela Fundação Perseu Abramo. Como a gente falou no início, depois dessa exposição do Celso, a gente terá um segundo e último momento a partir das perguntas feitas no chat. Como a gente tem mais de 200 pessoas que assistiram online, é impossível apresentar perguntas individuais. Então, o que eu fiz foi consolidar, ao longo da fala do Celso, as questões que foram aparecendo no chat. Eu agrupei em sete questões. O Celso não vai conseguir comentar e responder essas sete questões, porque tem o um problema já citado da bateria e porque nós temos mais 20 minutos. Então, a minha sugestão é que ele escolha uma ou duas no máximo, dessas que eu vou citar, e responda. Se for uma, ótimo, se for duas, ótimo também. Mais do que isso, não. Mas eu vou ler aí sete para que ele veja qual delas, até porque, como eu fui fazendo essa seleção ao longo da fala, algumas questões já foram respondidas por ele em momentos posteriores. Então, quais são as questões que surgiram? Número um, né? Para nós, aqui no Brasil, o tema da desindustrialização e da reindustrialização é um tema muito importante. Qual é a conexão disso com essa disputa Estados Unidos e China? Primeira questão. Segunda questão que apareceu. Nós temos aqui no Brasil uma tradição de cooperação militar com os Estados Unidos. Em algum momento, Nessa relação Brasil-China, o tema da cooperação militar foi posta sobre a mesa? Terceira questão que apareceu. É, os Estados Unidos têm vizinhos no continente americano e trata uma parte desses vizinhos como seu quintal. Já a China tem vizinhos muito poderosos. Um deles foi muito comentado aqui, a Rússia mas há um pedido que se comentasse um pouco sobre a relação China-Índia, até por conta dos conflitos noticiados de ontem, enfim. Essa é, então, uma terceira questão. Uma quarta questão que apareceu foi, você citou África, Brasil-África. Existe uma batalha entre Estados Unidos e China pela África? Ponto de interrogação. Quinta questão... É uma reapresentação de uma questão já feita ao Fiore, que ele também não é, escolheu para responder. Huntington, choque de civilizações. O Ernesto Araújo, nosso chanceler, fala muito disso. Fala do Ocidente, da cristandade, Trump. Esse tema do choque de civilizações é um tema, essa abordagem, como é que a gente se posiciona sobre isso? Sexto ponto que apareceu, Estados Unidos. Tem muita gente que diz que há semelhanças e diferenças entre republicanos e democratas dentro dos Estados Unidos, mas que haveria um forte consenso na política externa. Outros dizem que, curiosamente, para nós aqui no Brasil, nos períodos de governos petistas, o Bush teria sido mais cooperativo do que o Obama. Aí a pergunta é, Dá para pensar é, o que vai acontecer no conflito dos Estados Unidos e China a depender de quem ganha as eleições dos Estados Unidos? Muda ou não muda? Essa é a questão específica. E a última questão é... O presidente Bolsonaro foi visto desfilando várias vezes com as bandeiras dos Estados Unidos e de Israel. Para além da bizarrice... Como é que se pode apreciar isso do ponto de vista diplomático? Quer dizer, existe um precedente para esse tipo de comportamento, de tanta afinidade? Então, essas são as questões que eu anotei, não são todas as que apareceram, eu consolidei, e eu lhe peço que uma, no máximo duas dessas questões, se você quiser comentar nos 20 minutos que restam aqui, lembrando aos que estão assistindo, que isso tudo já está na plataforma do YouTube, então, à noite, as pessoas que não puderam acompanhar de manhã acompanharão à noite, porque já estará lá, e que, na sexta-feira, nós temos a continuidade do curso aí com a presidenta Dilma Rousseff. Então, devolvo a palavra para o Celso comentar uma ou duas dessas questões, no máximo. É, enfim, tem uma que é muito curta, que eu acho que eu não vou incluir na sua conta e que é só para dizer com relação à China. Sim, teve entendimentos militares, eu mencionei o acordo que foi assinado no, durante o governo Dilma sobre satélites, que era importante. Houve troca de visitas, comandantes militares, chefe do Estado-Maior Conjunto, se eu não me engano, visitou a China e recebeu visita aqui. Houve uma relação muito pragmática. Não havia nenhuma, nenhum preconceito ideológico contra. Isso como uma coisa puramente informativa, eu, tô, eu não estou considerando não. Não, não implica muitas considerações. Olha, eu vou pensar em duas, duas perguntas, sendo que uma delas uma delas é mais complexa. Eu vou começar pela mais simples. Não é simples também, mas é, é como se como repercute tanto na na relação com é, Estados Unidos, China, como na relação com o Brasil essa questão de um governo democrata é, ou republicano. E aí é, quando você diz assim, a quem diga a é, quem diga que que o é, que a relação com o Bush foi melhor do que com o Obama, esse é a quem diga é o presidente Lula, e ele diz isso publicamente, então não, não tem nenhum problema. Embora o Obama tenha dito, embora o Obama tenha feito a famosa frase do, do, do, esse é o cara, né? Mas enfim, do ponto de vista prático, eu acho que o Bush tinha mais respeito pelo Brasil. Mas isso é, não é a sua pergunta, mas eu acho que eu vou mencionar. O que eu acho que, historicamente, Walter, era uma coisa diferente. Os republicanos e democratas ao longo do tempo mudaram, mudaram. No passado, os mais ideológicos... Claro que os republicanos sempre foram anticomunistas, e tinha até uma ala mais radical, tipo Bergold-Water, etc. Aliás, eu nem sei se o bergold era, porque no Sul tinha uns democratas, era, acho que Bergold-Water era republicano, sim. Os republicanos, embora estivessem, eles até eram muito pragmáticos, porque, como eles representavam os grandes interesses econômicos, tinha até uma expressão nos Estados Unidos que era os Rockefeller Republicans, os republicanos Rockefellerianos que seriam, digamos, pessoas muito tratáveis. Claro que não quer dizer que seja diferente dos interesses profundos norte-americanos, mas eram pessoas tratáveis, pessoas que dialogavam, né? pessoas que, em princípio, não gostavam muito de intervenções militares, né? em princípio. E havia aqueles mais fanáticos. É, e, mas isso mudou. E os republicanos, os trampistas, né? Trump, o trampismo é uma nova ideologia. O trampismo já tinha elementos disso com Bush, inclusive com a influência das igrejas evangélicas. É, eu tive dificuldade de compreender, passei a compreender melhor até agora com o Bolsonaro, qual era a obsessão que tinha a, a, a, que tinha o Bush com a questão do Oriente Médio, a dificuldade que ele tinha inicialmente. Depois ele até passou a negociar com a Palestina, e depois é que eu entendi melhor que tem a ver também com essa visão milenarista aí do fim do mundo, etc., é, do retorno, do, que é dos evangélicos. É, mas, é, voltando a isso... Eu, eu, é muito difícil você fazer uma coisa assim absoluta das diferenças. Né? Então, fará diferença o Biden? E o, fará diferença o Biden? Ou, o, sim, fará diferença. O Biden ou o Trump? Faz. Ah, é nuance. Eu digo, não, nuance, nuance pode ser alguns milhares de vidas, dezenas de milhares de vidas. Então, eu não posso desprezar as nuances. Tem que ter consciência de que é nuance para poder me e discutir com o com, com, com que é, mas não posso dizer que a nuance é uma coisa indiferente. Não posso dizer. É... E, e eu acho que o Biden tenderia. A rivalidade com a China vai permanecer. Vamos lembrar Hillary Clinton, era o principal tecla dela, era a rivalidade com a China. Mas ela, a maneira de agir dentro dessa rivalidade seria um pouco diferente. É... Sempre haveria tensões na área militar, mas não haveria essa, acho eu, essa obsessão, essa ideologização falsa e essa arregimentação que existe da parte do Trump e encarnada principalmente pelo Steve Bannon e o único país de um certo peso que eu vejo seguir isso é o Brasil é o único país que eu vejo eu não vejo nenhum país de algum peso nem o Reino Unido há tempos atrás o Boris Johnson já aceitou lá o Huawei não para tudo mas para muita coisa né? foi censurado teve um telefonema pesado entre ele e entre o Trump segundo as notícias também agora recentemente teve um telefonema pesado entre o Trump e a Merkel é porque ela é, na América tinha mais a ver com, com a Rússia. Mas, enfim, seja como for, há uma, há uma, há uma diferença no estilo. E eu acho... É, por exemplo, você vai pensar em relação ao Brasil. Quando nós falamos aqui que tem o dedo dos Estados Unidos no golpe contra Dilma e o Lula, é porque é um golpe só, né? prolongado, um golpe que é um era negócio do crime continuado, aí é um golpe continuado. Então, é um golpe só. É, é, não, foi, não foi o Trump. Começou antes do Trump, concluiu-se, já era o Trump, né, com a relação ao Lula, mas não era o Trump. Isso é o Estado Profundo Norte-Americano. O Estado Profundo Norte-Americano talvez não goste tanto do Bolsonaro. Aceita. Mas ele é como a elite brasileira, ele prefere o Moro. Então, há diferenças na maneira de atuar. Também não foi o Obama que começou, porque eu acho que o Estado Profundo vai agindo quando a, a, a, a Não vou dizer que o Obama tinha se oposto nem nada disso, mas quando... quando quando a Dilma foi espionada, né, inclusive levando ao cancelamento, ao adiamento da viagem dela, o Obama não sabia. Acredito que ele não soubesse, Ou talvez soubesse em Tese. Soubesse, olha, não estamos aqui, estamos olhando lá, tal e não sabe direito o que está se passando, né? tanto que ele terá ficado um pouco sem jeito. Eu vou lhe dizer um episódio. Que às vezes não se sabe de tudo. É, eu tive muito envolvido, né, claro que por determinação e com orientação constante do presidente Lula, na declaração de Teheran. E eu tenho um telefonema para a de que está até, até mencionado numa reportagem, que é muito maliciosa, a reportagem, que saiu na revista Piauí, sobre outro aspecto, dizendo que nós somos ingênuos, etc. Mas, no fatual, ela fala algumas coisas verdadeiras. E ela relata, está no meu livro também, no meu livro ninguém lê, mas é a revista Piauí, muita gente lê. Sobre... Não, eu sei, estou falando de fora. E, e na revista Piauí está lá, reconhecido que o Obama escreveu uma carta que, segundo esse establishment profundo da do, do, do segurança norte-americana, ele não deveria ter escrito. Essa é a visão deles. Não é? E eu mencionei essa carta para a Hillary Clinton, porque ela estava fazendo umas exigências com relação a Teheran, ao Irã, que eu não, que eu não, não achava descabido. Mas, oh, Hillary, isso não está na carta do seu presidente. Ela ficou uns 40 segundos sem falar no telefone, que é uma enormidade no telefone. Depois falou por outro assunto, ah, já que vocês estão indo ao Irã, cuida lá dos nossos reféns, sei lá. Não eram reféns, eram excursionistas que tinham sido presos. Então, quer dizer, eu acho que há uma diferença entre o Estado Profundo, a, a, a, eu acho que o Obama autenticamente queria se aproximar do Irã. Depois recuou, porque foi vencido por algumas coisas. Já o Trump. Então, o que eu acho, para voltar ao cerne da pergunta, é, as coisas muito centrais talvez não mudem, mas o estilo muda e o estilo é importante. O estilo pode criar oportunidades. Eu acho que a percepção. Que o Obama tinha, de que o Obama citou o mundo multipolar. Eu estou até precisando achar, porque eu não consigo mais achar, mas eu li numa declaração dele, e inúmeros outros pensadores ligados a ele, sim, mas ele, que ele fala do mundo, nós estamos vivendo no um mundo multipolar. Quer dizer, a consciência de que você vive no mundo multipolar fortalece o mundo multipolar, de certa maneira. né? E o Obama, até nas expressões, algumas até meio bizarras, do tipo liderar por trás liderar de from behind, né? demonstrava digamos uma consciência que os Estados Unidos já não eram mais a única potência hegemônica e para o Trump é tem que ser e o quem não é quem está desafiando tem que ser enfrentado de maneira é, vigorosa ou sei lá quase bélica então eu acho que isso fará diferença sim embora eu acho que essa definição do Edward Lewis é, de que o Biden seria uma espécie de Truman respeitadas as diferenças é, é razoável o Truman não deixou de criar a OTAN mas, veja bem, a doutrina que foi aplicada com relação à União Soviética, na época – não estou defendendo essa doutrina, não –, mas, comparando com a atual, era a doutrina da contenção, enunciada pelo aquele famoso embaixador americano em, em Moscou, George Kennan, que dizia que devia-se conter a União Soviética. Nunca teve na cabeça dele invadir a União Soviética, nunca teve na cabeça dele uma espécie de Hong Kong, digamos como os Estados Unidos procuram usar hoje, na União Soviética. Nunca teve. Eu não me lembro de nenhum episódio na Guerra Fria é, Nenhum episódio na Guerra Fria. É, alu, ah, é, anunciou que a bateria está fraca, mas ainda está uns 10 minutos. É, é, vamos terminar ao mesmo tempo. É como uma vez eu viajei para a África, num aviãozinho sem banheiro, no governo Itamar Franco. E eu, eu venho, a minha autonomia é igual a do avião, se chegar, tudo bem. Então, a autonomia aqui do celular é igual à da, da sala. Então, é. é, é e, no tempo da Guerra Fria houve nada parecido não me lembro assim talvez não houvesse coisas assim faladas não me lembro de uma ação como há em relação a Hong Kong Sei lá, por exemplo que tinha lá e Bull... É, não como é Kaliningrado que fica assim meio afastado podia um tentar não nunca, nunca houve nada que eu me lembro. Bom, mas enfim então eu acho que haverá uma diferença e a tendência é contemporizar procurar ganhar no econômico procurar é, vai haver tensões mas eu acho que a gente não vive essa imprevisibilidade perigosa que nós estamos hoje. Porque veja bem, nós estamos vivendo, eu mencionei algumas armas russas, nós estamos vivendo um mundo que está se rearmando. Ah, os, os, os americanos também estão melhor, eles estão tornando as armas nucleares, e investiram muito em tornar as armas nucleares, entre aspas, usáveis isto é, que elas não causem uma destruição apocalíptica, né, para poder usar em certas situações. Os russos já disseram que com eles não tem esse jogo, não que, se tiver qualquer disparo que vier de um submarino capaz de levar armas nucleares, eles vão responder com um ataque total, a chamada é, é, destruição maciça. Então, você vê que a gente vive um mundo... Essas coisas eu não ouvia. Claro que elas sempre existiram, porque as armas estavam lá, apesar dos esforços. Mas estamos indo para trás em tudo, acordos que foram assinados, no final, alguns na época da Guerra Fria, outros já no final da Guerra Fria, esse Start 2, o, o acordo de armas intermediárias, tudo isso está sendo revogado. Então, nós estamos baseados, voltando a uma situação em que a gente confia apenas no famoso, que era o MED, né? Mutually Assured Destruction, a destruição mutuamente garantida, que foi o que nos salvou da guerra nuclear. Então, é, é, eu acho que faz diferença. Você ter sobre, sobre você o espectro da guerra nuclear ou você ter sobre você uma coisa que está sendo negociada, que é difícil e tal, para mim é diferente. Para mim é diferente. E, com relação à América Latina, Estados Unidos não vão mudar de posição. As primeiras sanções contra a Venezuela, mais ativas, o tentativo de golpe de Estado vem lá de trás, né? mas as sanções então, dessas atuais eram o governo Obama. É pressionado, Congresso, etc. Mas eu acho que a violência, né, a agressividade, né, essa coisa de desdobrar forças ali, isso é típico do Trump. E nós que seguimos. Então, nós temos essa situação hoje totalmente essa coisa de sair da OMS. Governos democratas ameaçaram muito, mas não saíram. Saiu da Unesco, eu nem sei se eles depois voltaram para a Unesco ou não, para falar a verdade. Eu devia saber, mas não me lembro. Acho que voltaram. Mas, enfim, sabe, essa coisa de sair da OMS, de, de, de denunciar os organismos. Na prática, eles, eles derrubaram a OMC. Eu não, não conversei com o Roberto Azevedo depois, porque não, não quero até deixá-lo numa situação difícil. Ele foi meu subordinado, ele era ministro quando ele era o diretor da área econômica do Itamaraty. E ele excelente diplomata, excelente negociador, principalmente. Por que que ele deixou da OMC? É raríssimo um secretário. Não sei por alguma coisa particular que não é o caso dele. Como é que o cara vai deixar um cargo de diretor geral da Organização Mundial do Comércio? Ele é um dos pouquíssimos diretores, diretor geral da OMC, é um dos pouquíssimos dirigentes de organismo internacional que participa das reuniões do G20. Só os três, é os dois de Bretton Woods, Banco Mundial, FMI, não, mais o Secretário-Geral da ONU, os dois de Bretton Woods. E com muito esforço nós conseguimos, o Brasil conseguiu, e a habilidade dele também, mas nós conseguimos a Organização Internacional do Trabalho e a OMC. A OMC não precisou de ninguém conseguir que o Pascal Lamy e Roberto Azevedo continuem. Então é um cargo de, da maior importância no mundo. Na estrutura. Como é que um cara deixa um cargo desse um ano antes, sem falar no salário ou qualquer outro aspecto? É porque não está sendo, sabe que não dá. Ele deve ter ouvido. Ele teve uma conversa. Para que teve uma conversa. Acho que foi em Davos, uma conversa com... Isso estou lido, lido em jornal, eu não sei nada de é, uma conversa, as especulações, os próprios norte-americanos especulam muito, uma conversa com, com o Trump. Ele deve ter chegado à conclusão que não dava. Nem para ele, que é uma pessoa pragmática, que dá uma ajeitada aqui e ali, né? que, de certa maneira, abandonou a ideia de uma negociação tipo da rodada de Doha, que é a que mais interessa o país de desenvolvimento, ele abandonou porque realismo. Mas eu acho que o, o, o Trump deve ter dito coisas ali, de tal ordem, que ele deve ter chegado à conclusão que não adianta. Então o que eu quero dizer é o seguinte a atitude anti multilateral é, e veja bem toda a estrutura multilateral como foi lembrado acho pelo senhor foi criada pelos Estados Unidos claro que um e outro dando palpite mas tudo vem do Russo vem da Segunda Guerra Mundial vem do Truman né e agora tudo isso jogado fora então eu acho eu estou respondendo só uma pergunta na verdade fiz algumas fugidas aí para outras mas é, é, é, eu acho que digamos sim tanto para o Brasil porque se fosse um republicano pragmático, como o Bush, de certa maneira, se revelou depois da guerra no Iraque, não antes, mas depois da guerra do Iraque, ele cooperou conosco na Venezuela, com o Oriente Médio, uma porção de coisa Mas se fosse um republicano pragmático, mas não é. É um, é um, é um republicano ideológico, alucinadamente ideológico. A única diferença, quando eu lia a palestra você falou de industrialização, vou aproveitar e mencionar isso que entra. Eu li a, eu li a entrevista do, do Steve Bannon, no é, é, Asia Times, um veículo muito prestigioso. A gente tem que ser prova de que o Steve Bannon continua a influir. Que o Asia Times não ia ouvir o Steve Bannon se ele não tivesse mais influência. E tem. Mas ele, ele é, na entrevista, ele fala todas essas coisas, de coronavírus e tal. A única diferença com, com a nossa visão. É que ele, ao final, eu não estou justificando, nem acho que isso é positivo, mas ao final ele diz assim: não, porque nós temos que salvar a indústria americana. Aí, no nosso caso, sai Ernesto Araújo e entra Guedes. Ernesto Araújo não tem nada a dizer sobre isso, e entra o Guedes dizendo o que ele diz. Então, essa é a tristeza absoluta, que já era. seria grande se você tivesse um governo com todas essas características, seria imensa, com essas características negacionistas, racistas, é, todo tudo que a gente conhece na educação, etc. etc mas, além disso, é antinacionalista. Usa falsamente o conceito de soberania para se opor a organizações internacionais, mas não se opõe à subordinação total e às imposições norte-americanas, inclusive aquelas que nos levam a nos desentender com os nossos vizinhos, parceiros tradicionais, não só a China, com a França, com a Alemanha. E é isso que eu queria... Falei demais aí, mas, enfim, é uma oportunidade ter um público tão seleto ouvindo aqui as minhas... Meus pensamentos solitários. Muito bem, olha, vale, muito agradecido ao Celso Morim por ter contribuído com esse curso da Fundação P.C. Abramo. Nós conseguimos desenvolver todo o planejado dentro da autonomia da bateria. E nós lembramos as pessoas que estão aqui, que vai estar disponível na plataforma do YouTube e que, na sexta-feira, o curso continua com a presidenta Dilma Rousseff. Então, novamente, muito agradecido, sinceramente, foi muito interessante, e pelos comentários que você não pôde ler, mas eu li também, todo mundo está gostando muito, gostando do conteúdo e principalmente gostando da forma, você é uma pessoa muito querida para todos nós, tá bom? Então, bom almoço e se cuide, vamos nos cuidar todos. Obrigado, Obrigado. Tchau, volta, pra... é seu curso.